Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal, muito bem-vindo nessa live, a primeira live do ano de 2021, uma live incrível, iniciando esse ano maravilhoso com... É, aí chegou meu grande convidado que eu vou apresentar para vocês agora, é uma série de lives que, vai, que visa o quê? A gente já começar turbinando 2021 com o máximo de intensidade no nível de positividade, é algo incrível e maravilhoso e hoje para começar já arregaçando tudo a gente tem um grande parceiro de propósito um grande amigo aqui eu vou falar para vocês hoje vai ser um encontro de almas eu nunca tive o prazer de me comunicar diretamente com essa pessoa mas é uma pessoa maravilhosa que eu aprendi a admirar há anos eu já venho acompanhando o trabalho dele e hoje eu convidei ele para fazer parte desse projeto aqui de uma série de lives e ele aceitou prontamente. Vou falar para você. Vou fazer uma breve introdução de quem é o grande amigo de alma aí, o Wallace Lima. Aqui, ó, ele me mandou um mini currículo, mas na verdade para mim é uma Bíblia isso aqui, de tão bacana que é essa informação. E enquanto eu vou apresentando para vocês o Wallace, que dispensa apresentação, mas é muito legal. Você entender quem é essa pessoa e a importância que ele tem no mundo da saúde e no mundo brasileiro, eu peço para você o seguinte: coloca aqui nesse aviãozinho e envie para o máximo de pessoas possíveis. Envie para duas pessoas, três pessoas que seja, que você entende que vai ser benéfico para você é, também receber essas informações. Olha, só para você entender quem é o Wallace Lima. O Wallace Lima, ó, um dos pioneiros na saúde quântica no Brasil, sendo organizador do Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida na feira Expo Quantum. De 2009 a 2017, reuniu grandes nomes da ciência no Brasil e do mundo na promoção de que um novo paradigma científico com base na física quântica e relativista, neurociência e epigenética, entre outras áreas da ciência moderna. Mais de 60 mil pessoas se beneficiaram nesses eventos, laureado com a Noetic Medal for Consciousness and Brain Research do Instituto dos Estudos Noéticos Avançados da Califórnia em 2009, com o prêmio Kokhama, Kokmaha Sabedoria do Sétimo Encontro Estadual dos Terapeutas e Profissionais Holísticos de 2012. Pega essa fera que a gente vai, vai fazer a entrevista aqui. Palestrante internacional, autor compositor escritor poeta autor de nove livros best-seller Imagino que vem pela frente então eu vou chamar ele aqui para participar dessa Live comigo a ele enquanto isso vai chamando a galera para participar e essa Live vai ficar gravada assim porque merece estar gravada vamos ver aqui olha quem tá aí meu mestre meu amigo seja muito bem-vindo Querido Gustavo, tudo bem? Boa tudo noite, bem, boa eu noite. fiz aquela apresentação básica tua, sinta-se na minha casa, aqui no meu escritório. Aqui, ó, ó, você vai ter a obrigação de assim que a gente se encontra pessoalmente de autografar esse livro e os outros todos que eu vou adquirir com certeza que são excelentes obras. Muito bem-vindo, Wallace. A palavra já claro, está contigo, começa contagiando positivamente essa galera. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, com a sua audiência. Parabéns aí pelo seu trabalho, divulgando muitas coisas boas. Nós estamos precisando é, ouvir é, as pessoas né, que estão levando a vida com propósito nesse momento. São desafiadores que a gente está vivendo, né? Então, para mim, é sempre uma alegria poder compartilhar conhecimentos e também é, encontrar as pessoas, né? Eu acho que a vida é feita de encontros, né? Então, para mim, isso é, é maravilhoso. E quando a gente encontra com a outra pessoa, a gente termina expandindo, unindo as nossas as nossas habilidades, os nossos talentos, né? Expandindo aquilo que a gente sabe fazer bem. Então, feliz de estar aqui com você, Gustavo uma nessa. a felicidade a felicidade é minha e ela é que se contagia tá essas um pessoas aqui, todas que pode... é... ela tá ela tá para mim também tá bem tá titubeando aí a tua a, a, não sei se só para mim ó, eu me vejo bem mas eu me vejo bem mas você tá falhando para mim agora não sei se é a minha internet se é a tua é. você é, tem mais experiência eu do me que me eu tem mais você de vez em quando tá, tá. Agora eu não sei se é a pra... minha internet ou se é a sua, que eu estou, na verdade, no hotel. Então, fica até como um teste, né? Então, não sei se pode estar tá oscilando aqui a minha internet, pode ser. Pode ser, mas eu estou conseguindo escutar mesmo Como é que um tá dá é tá para aí... você aí a... a, a... Vamos ver o pessoal. O pessoal se tem, quem pode comentar para como que está os... o meu áudio, o áudio do... do Wallace, como que tá o vídeo, se alguém puder comentar aí para a gente entender. Mas para mim eu escuto picado, mas eu te escuto, tá? Ele tá dando uma travadinha, tá. mas ele vem e consigo ver você assim. É. É, eu tô te ouvindo também. Um pouquinho picado, mas tô, tô conseguindo acompanhar, sim. Não, show de bola. Mudo? Então, vamos começar. Não, A pessoa, eu, não, pra mim, eu tô te escutando tá super beleza, bem. Vamos ver outras pessoas. Não disse está mudo ou disse beleza. Vocês estão, é, então. Vocês estão <risos> eu... me ouvindo aí? Dá um feedback aí pra gente, Laísa. É, quem estiver aí, que nos acompanha. O seu áudio está bom. Olha lá, tá está okay, tudo né? bem, então está... Tá ok, tá escutando bem. Tá ótimo. E tá ok, então, bom. Então, pelo jeito, tu tá... Tá ótimo. Olas, primeiramente, mais uma vez, obrigado por você aceitar esse convite. Eu sei o quanto que é a tua agenda, eu sei como que você tá aí caminhando, a gente acompanha no teu store, acompanha essas lives de surpresa... Eu só tenho que agradecer e muito pelo prazer de, con de conseguir trocar um pouquinho dessa experiência com você. O propósito é lindo. Eu já te acompanho há muito tempo. Quando eu comecei a procurar do Greg Braden, Joe dispensa e aí eu comecei a ver que você teve a oportunidade de estar em contato com eles é, presencialmente. Agora, nessa última live que você fez com, com o Joe, foi muito bacana. Eu assisti tudo. A pessoa tem que conhecer o canal do YouTube do Wallace. Não só, o Instagram é muito bacana, mas o YouTube dele, galera, pode ir lá e conhecer bastante do conteúdo que ele tem compartilhado, incrível. E eu queria que você já começasse, O eu já fiz uma bela de uma apresentação tua, eu queria que você já começasse é, falando um pouco dessa situação do consumo de informações, do consumo de... no momento que a gente viveu de tenso de 2020, começando as incertezas de 2021... Como que a gente pode, de uma maneira saudável, fazer uma boa gestão disso para que a gente possa tirar o máximo de proveito de situações como essa? Olha, Rondolf, eu tenho trabalhado muito com a, com a perspectiva de que é, nós vivemos num, num, num universo inteligente, né? onde a gente se comunica com essa inteligência o tempo todo. Né? É e que esse universo ele tem um propósito evolutivo e que nós trazemos a informação também digamos assim é, nós somos um, um mini um, um mini universo um universo em miniatura né então nós interagimos com essa com esse poder né interagimos com essa inteligência que está o tempo todo nos convidando para um processo evolutivo para um processo de crescimento né é, então desse... A partir dessa perspectiva, eu procuro sempre olhar para as crises, para os desafios dentro de uma perspectiva evolutiva. Ou seja, tudo na vida é, são oportunidades evolutivas. Que nós estamos tendo, por mais difíceis, por mais às vezes traumáticas, situações que nós passamos, é, nós temos aí algo a aprender, né? A grande, a grande questão é que me parece é, eu tenho trazido uma reflexão sobre essa questão de que nós somos armazenadores de informações, né, de dados, né? Nós o tempo todo estamos armazenando informação, armazenando informações, né? E o nosso cérebro tem alguma coisa a ver prioridade. com o tal do registro a caixa, os que dizem essas coisas assim, tem faz uma pois, similaridade com isso? É o o registro a quase seria, na verdade, o grande manancial de informação, de tem tudo lá, né? Tem tudo lá, tudo que já aconteceu. É o grande é... HD. É... Oi? É, é, é exatamente. E é o... é, é que nós interagimos com esse grande HD, né? E nós temos cada um o nosso HD pessoal que também está conectado a esse grande HD, né? Porque nós trazemos, a, a, através do nosso genes, nós trazemos a, a história evolutiva do universo dentro da gente, né? A, a história evolutiva da da raça humana dentro da gente, né? Então Ele já e, tem e nós trazemos essa inteligência inserida. É, nós já trazemos porque nós, quando nós, nós somos, é, é, nós viemos todos nós de um pai e de uma mãe, né? E nosso pai e nossa mãe veio também de um pai e uma mãe também. É, e, e, e, e, esse, é, e esses registros eles vão sendo catalogados, né? e cada pessoa, cada ser humano, cada experiência que está vivendo, ela tem a oportunidade de, ap de aprimorar, de aperfeiçoar esses registros. Daí onde está a grande magia, é, a grande magia do, do, do ser humano é essa, essa possibilidade do aperfeiçoamento, né? de requintar essa, é, é, esses dados, esse banco de dados. Né? E aí, da, aí a importância, a importância da gente entender que nós temos autonomia de, de, mexer, de, de, de mexer nesses dados, de, de, de aprimorar os dados, né? É, e até mesmo de, de diminuir a, o seu impacto. A grande, o grande desafio é, é, é aprender a lidar com esse banco de dados, né? Porque o cérebro, é, ontem eu falava numa live que eu fiz, né? Surpresa, né? Sobre essa, a questão de que o cérebro é um grande simulador, né? Ele... ele é tudo que a gente vem acumulando de informação, ele está ali e ele fica numa brincadeira de simular essas experiências dentro de uma perspectiva, dentro de uma lógica racional de proteção, de sobrevivência, porque o instinto, digamos assim, mais primal que nós temos é o instinto de sobrevivência. E o cérebro, ele opera o tempo todo nessa perspectiva de estar nos protegendo. E como é que ele opera na intenção de estar nos protegendo? é simulando aquilo que não deu certo em ordem de prioridade aquilo que mais nos machucou aquilo que mais nos fez sofrer né? então ele deve, teoricamente ele, ele tem uma boa intenção algum... da teoricamente tem a boa impre... ele tem a uma... boa intenção de proteção e que nos impede é, a evolução a boa... teoricamente é, ele tem uma boa intenção de proteção a questão é que nós precisamos ter clareza disso para gente olhar para o nosso próprio pensamento e dizer olha tá tudo bem hein? está tudo sob controle, já entendi o recado, eu posso ir, eu já passei por tudo isso, mas agora eu estou podendo andar com minhas próprias pernas, eu estou num novo momento da, nossa, da minha vida, entendeu? Ou seja, para que você não, não entre no gatilho de estar revivendo o passado que lhes fez sofrer. Porque a, a, a uma tendência que nós temos é de reviver, de ressentir os nossos piores momentos. Né? Então, se você não tem clareza disso... E se você está, por exemplo, com a mente muito acelerada, com a mente muito estressada, né? é, a sua capacidade de discernimento vai caindo, entendeu? Então, praticamente é. o cérebro... Essa, é, essa que eu costumo chamar de loja de departamento, né? é, eu costumo chamar de shopping da, do, das maldades, que a gente costuma fazer muitas maldades com a gente mesmo, o shopping das ilusões. Ou seja, a gente entra naquele shopping ali, né? que é exatamente esse banco de dados, essas redes neurais que estão lá, todas essas informações, né? e ele fica nos apresentando. Se nós não estamos presentes, se nós estamos num, num nível de estresse, é, nós perdemos o controle, a capacidade de diálogo com esse banco de dados. E, não, mas está tudo bem, tá? isso aconteceu lá na minha infância, isso fez parte da, da minha evolução, isso foi uma coisa importante para mim, eu reconheço. Aquela situação que aconteceu lá com meu pai, com minha mãe, com, sei lá, seja com quem for. Então, nós perdemos essa capacidade do diálogo e aí nós ficamos é, levando uma vida infernal, né? Então, às vezes, eu converso com pessoas que elas estão completamente dominadas pelos seus pensamentos. Elas não têm né, autonomia sobre a sua vida porque elas estão exatamente é, sendo teleguiadas por esse banco de dados, entendeu? E aí, quanto Bolas. mais... Quanto mais a pessoa resiste, quanto mais a pessoa não aceita, quanto mais a pessoa se revolta, mais reforça o banco de dados, entendeu? Com é, certeza, com certeza. Então, com então, certeza. então é, é, eu venho utilizando a técnica do deixar ir, né, que, eu, que eu fiz, eu dei uma sofisticada a partir do trabalho do... do né, que é exatamente essa, a, a, a gente é, criar a habilidade de deixar ir. Né? deixar aí é simplesmente você entregar, ou seja, aconteceu, passou, Let it go. Então, no momento que eu resisto, no momento que eu reclamo, porque às vezes o pensamento é tão, é, é tão auto-obsessivo, né? que nós chegamos a nos revoltar por estar pensando sobre aquilo, então às vezes eu conheço a pessoa, mas eu não queria estar pensando sobre isso, mas não sei como fazer, então a pessoa entra num estado de revolta, né? e quanto mais ela se revolta, é ela está... Fortaleza, dando energia para esse banco de dados, né? Então, deixa aí, nós conseguimos observar sem resistência, sem perguntas, né? Enfim, é, é sem... E como sem... ganhar esta consciência para deixar ir? Como é que é? Como eu consigo identificar, porque às vezes a gente está tão preso naquele fluxo de pensamentos negativos, e aí a gente, a gente vê até que teve informações científicas que o nosso corpo ele vicia em emoções nocivas mais do que cocaína e açúcar, acaba ficando, tendo aquele, aquele ciclo, né? E como que eu consigo identificar qual é a grande dica que eu falo, opa, peraí, deixa eu observar e deixar aí. Como eu consigo ter esse Start. Como eu consigo é, despertar esse momento em mim? Pois é, a, a, a, a primeira coisa é você perceber pensamentos que se repetem, né? Pensamentos repetitivos, circunstâncias que se repetem é, e que são automáticas. Ou seja, você não você não está Quem intencionalmente é você não está intencionalmente se movimentando naquele sentido. Esses pensamentos eles simplesmente eles eles emergem, né? Eles emergem e quando eles emergem, normalmente, tem uma sequência, não vem só, né? Vem, vem um e vem o outro, né? É, é como se ali você tem uma, uma caixa preta de informações que estão mais ou menos numa mesma faixa de frequência, né? E aí, quando você abre, né? Quando você abre aquela caixa preta, eles vão entrando em sequência, né? Então, são pensamentos automáticos, é, que Por isso que eu chamo isso de de, de, de de shopping das maldades É como se fosse uma loja de departamentos Onde você armazena, né onde você arquiva esses bancos de dados E eles, e, e, e num nível mais profundo A compreensão que eu tenho, Rogendorf é, é que num nível mais profundo Também é, é um pedido de socorro, não sabe? Porque nós estamos todos em busca de aperfeiçoamento O universo está no seu com... Não dá para você ficar aqui deitado na rede, né, sem fazer nada, né, naquela lógica do... né? Você está aqui para evoluir, você está aqui para se movimentar, você está aqui para se aperfeiçoar. Então, aquilo que não foi resolvido, bem resolvido dentro de nós, é, ele é como se ele tivesse pedindo um socorro. Então, por outro lado, nós podemos olhar para essas memórias que nos tiram energia, que nos botam para baixo, né? Que que... que... É, é, compromete muitas vezes o nosso amor próprio a nossa autoestima né nós é, podemos olhar para algo que está pedindo socorro está é, pedindo ajuda né e quer sair dessa tortura também né é porque de uma certa forma é como se é, esse movimento fosse um movimento é, da busca do aperfeiçoamento né ou seja essa memória ela quer ser, ela quer ser curada. Né? Ela quer ser curada. E a forma dela querer ser curada é nos importunando, né? É nos importunando. Chama a gente atenção, ela está cutucando. Ela está dizendo: tô aqui, estou aqui, estou aqui. Lembra de mim. Resolve Acorda. isso, porque a sua vida fica vai ficar sempre pesada. Eu vou ficar te enchendo o saco aqui a vida toda, entendeu? Então termina aqui. E, e porque essas formas de olhar para o nosso mundo interior é, é uma forma também de dar um novo significado, entendeu? De, de ter um diálogo conosco que seja um diálogo produtivo, porque se você fica só reclamando e, e se revoltando e resistindo e perguntando, mas por que eu sinto assim? Porque eu penso isso? Porque está acontecendo comigo? Você está botando lenha na fogueira, entendeu? Então, assim, são memórias, às vezes a gente não tem nem ideia, porque às vezes eu me pego pensando em coisas e digo, ué, de onde é que está vindo isso? É. Mas, no entanto, eu acolho, né? Antes eu me revoltava, hoje, a partir do autoconhecimento, eu acolho. Então, a memória às vezes vem, eu digo, mas por que, Raiz, onde é que tá vindo, de onde é que vem, qual é a fonte dessa memória? E aí, eu, eu, eu simplesmente acolhendo, acolhendo, eu não estou resistindo, eu estou dizendo, tudo bem, eu te, eu te reconheço, e eu quero olhar para você, né? eu quero olhar para você, e eu estou aqui pronto para, para cuidar disso, tá? Então, é essa coisa da aqui... autoresponsabilidade, quando eu digo, eu não tenho nada a ver com isso, não sei de onde é que vem, não sei nem, você está dizendo, olha, as coisas acontecem comigo e eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo comigo. Então, isso também é outra, é outra grande peça que o nosso, é, o nosso ego também nos prega, né? Que é exatamente você sair e dizer, eu não sei por que está acontecendo isso comigo, por que acontece comigo, só comigo, não sei o quê, você está saindo da responsabilidade. Então, a orientação que eu dou é acolha. O que, o que está emergindo... Né, dos porões do seu subconsciente, ou até mesmo do seu inconsciente, é alguma coisa que tem sim a ver com você. Né? Não acontece nada, não acontece do nada. Né? Então, é algo que você precisa olhar. Né? É algo que você precisa olhar é, é, com carinho, né? com amor, né? é, e, e olhar para isso como uma oportunidade, né? porque assim, sempre que nós conseguimos superar um desafio, nós ficamos mais fortes, nós ficamos mais sabidos, nós ficamos mais preparados para a vida. Então, os obstáculos são é. desafios necessários para que a gente é, para que a gente se aprimore como ser humano, né? Então, eu, por exemplo, eu não, eu não seria a pessoa que sou hoje né é, se eu não tivesse passado por grandes desafios na minha vida. Certamente, você também não. E, e, e, e a maioria das pessoas também. Então, o Bert Helling traz a perspectiva de que os nossos pais eles nos deram o melhor que eles podiam. Aquilo que eles não puderam nos dar, em termos de afeto, em termos de carinho, em termos de condição é, material, enfim, é, cada cada família tem seus desafios, né? É aquilo que nós precisamos aprender com a vida, entendeu? Então é muito importante também, Roendorf, dentro dessa perspectiva, a gente olhar com gratidão para aquilo que, que a vida nos colocou, ou seja, o contexto que a gente foi recebido Nesse, no planeta, porque como nós estamos dentro de um contexto onde a nossa vibração funciona como um vórtice que nos conecta às experiências, né? dentro dessa perspectiva quântica, os nossos pais foram escolhidos energeticamente para dentro do contexto, digamos assim, perfeito para que a gente evoluísse. Por mais difícil que tenha sido a relação com os pais, que normalmente não são não são fáceis né eu mesmo tive muitos desafios na relação com os meus pais é, então assim essa compreensão né, essa compreensão também nos traz de volta a responsabilidade né ou seja eu sou responsável por isso e aí eu passo a ter um outro olhar né eu passo a olhar para os meus pais por com uma outra lente entendeu uma uma outra lente de compreensão ou seja aquele desafio aquela situação era algo é algo que faz parte do meu aprendizado. Então, com isso, eu vou, eu vou saindo desse campo minado de estar ativando dentro de mim aquilo que me faz sofrer, né? Ou seja, está potencializando o sofrimento dentro de mim, né? Tem uma frase budista que eu gosto muito, que diz a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, a dor porque nós estamos aprendendo, todos nós estamos aprendendo todos os dias. Então, nem sempre a gente tem a clareza da melhor forma de agir né? então às vezes nós, nós agimos de uma forma que não é a melhor mas nós temos é, é, é, se nós nos decepcionamos se nós passamos por uma situação de dor o próprio parto já é uma situação de dor é uma situação traumática né? nós podemos olhar para essa circunstância dentro de um contexto é, dentro de um contexto de tirar a lição daquilo ali, de tirar um proveito de tirar um significado e trazer um novo significado porque quando eu simplesmente revivo e visito a memória e me vitimizo lá né, e diga não, não tenho nada a ver com isso ou eu faço perguntas ou eu julgo ou eu nego eu não aceito eu estou exatamente revivendo fortalecendo o sofrimento né por isso que o sofrimento é opcional agora isso requer uma prática né é isso requer uma né como nós não tivemos uma educação emocional é, e espiritual também muito digamos assim com muitas limitações né com muitas interpretações que levam muito ao sofrimento né eu estava vendo um, uma, uma uma entrevista com o Rubem Alves essa, essa semana eu achei muito interessante assim que ele falava nós fomos educados na religião é, católica no caso eu eu fui educado na religião católica né e as pessoas quando faz uma promessa é, e, e alcança uma graça, é, faz uma promessa para Deus, seja lá para quem for, e alcança uma graça, normalmente ele pega uma promessa para fazer uma penitência, para subir não sei quantos degraus de uma ladeira, para levar essa para fazer uma coisa para sofrer. Então eu achei muito interessante que ele disse, é impressionante como as pessoas acham que Deus gosta de sofrimento, gosta que paguem as suas... Ou seja, ele está dando um presente e a pessoa está... Está retornando... com sofrer. Também. Coisa pesada. Por que a pessoa não diz? Olha, eu, se eu alcançar essa graça, eu vou ler a coleção de Fernando Pessoa é, inteirinha. Né? Eu vou aprender a tocar violão. Eu vou fazer uma... Piscinha, vou ensinar alguma uma imagem, coisa de bom para outra pessoa, então, de repente. Eu vou, fazer, eu vou fazer alguma coisa pelo mundo, por outra pessoa. Então, veja que coisa interessante, né? Olha só que coisa interessante. Nós transformamos... É a, a, a coisa de uma graça como se nós vivemos nós temos que pagar uma penitência um sofrimento, é uma pena, é uma punição né? então aí onde começam essas distorções com que nós fomos é, educados na, na, na religião, como se nós tivéssemos um Deus que está querendo ver o nosso sofrimento, até na hora de agradecer a gente agradece a gente agradece com um sofrimento em vez de agradecer dando uma risada Olha, mas a, eu, a gente eu, eu... tem o hábito Tá. A gente tem um mau hábito. A gente Oi. acaba tendo... Isso que você está falando é extremamente importante ressaltar para o pessoal. Por exemplo, você está aqui conversando contigo, fala assim, nossa, olha se cara, você é muito mais bonito eu gosto de escutar a tua voz agora aqui do que eu imaginava ver no vídeo. Né? Daí a pessoa não sabe nem agradecer. Fala assim, ah, obrigado. Tipo assim, ou você encontra uma pessoa, nossa, como você está mais bonita, né? Tal. A pessoa, ah não, ó, que roupa bonita. não, é uma roupa qualquer. a pessoa A gente já tem essa... Essa cultura de não aceitar né, as coisas parece que as pessoas não conseguem nem agradecer esses pequenos hábitos, e, além de tudo, você pega um pagador de promessa né, que a gente assistiu quando era mais jovem, o cara carregando a cruz para passar o negócio porque ele fez. Isso tudo ela acaba atravancando os nossas, nossos quesitos de evolução, né? Acaba não trazendo essa percepção, e aí a gente não consegue perceber, por isso que daí a, a vida te desenvolve de alguma maneira ou de outra, e aí a gente fala que é pela dor é. ou pelo amor, não é? Ela vai te é dar isso. oportunidade de desenvolver. É, e aí termina que nós ficamos, como o cérebro, né? Porque se a gente olha é, para esse banco de dados, como ele dá muita atenção para as negatividades, termina que nós ficamos com essa lente da negatividade. E até para agradecer é, ou seja, no caso de uma graça espiritual, que a pessoa acredita que recebeu, né, que usou, usou a fé e conseguiu uma graça, ela paga com sofrimento, entendeu? Ou seja, é tudo é tudo em cima de, de algo negativo, ao invés de ser a celebração. Né? Então, assim, nós precisamos celebrar mais a vida, né? nós precisamos celebrar as nossas potencialidades, mas nós fomos criados muitos numa, numa lógica de pequenez, de olhar para Olhar para, os, para a dor e transformar a dor em sofrimento, um sofrimento, um sofrimento perene, né? É aquela coisa de, das pessoas se reunirem para falarem das suas doenças, para falarem das suas mazelas, né? E assim, é muito raro... A assim, crença a seria o um mal do século? A crença limitante seria o um mal do século? Olha, é... A crença limitante, ela está ela muito ligada também é, ao, ao medo, né, Roendorff? Eu, eu me parece que nós vivemos uma, uma, uma pandemia de medo, né? Como, como a pandemia de vitamina D3, né? Que eu costumo dizer que essa pandemia é, do, do, do coronavírus, ela está por trás, ela tem uma pandemia de deficiência imunológica de vitamina D3. E nós, e, e nós temos, né, se você vê, né? É, é, nós estamos sempre envolvidos em teorias conspiratórias, né, é, é, o nível vibratório, né, o viv... eu venho observando, né, nos últimos anos, né, como em alguns aspectos, é como se tivesse caído assim o nível vibratório, você vai encontrar muitas pessoas, é com muita raiva, com muito ódio, com muito sofrimento, né, é ao, ao ler a obra do David Hawkins, né, que é um psiquiatra americano que fez aquela escala, esse, é, esse, tento dar, é pronto, fosse e poder, pronto, ele fala ele fala nesse livro, esse livro é fantástico? Ele fala nesse fantástico. livro aí que 85% da humanidade está abaixo do nível de 200 Hz, que é a frequência da coragem, né? Então, o que é que acontece? Estamos, né? A, maio, a grande maioria das pessoas estão na força, na resistência, no peso, na ira, na, na frustração inveja no orgulho então o que é que acontece ou seja é muita é muita é muita é o aspecto material é o aspecto duro né da é, onde tudo acontece com muita com muito esforço com muita dureza né é, e aí nesse nesse nesse âmbito né a, a, a confusão de ideias é muito grande as pessoas são muito facilmente manipuladas por isso que a gente vive hoje é, na onda da as mentiras, né, das fake news, o que virou uma moda, né? Porque as pessoas são muito suscetíveis, então elas são muito fáceis de serem manipuladas, porque elas estão, elas estão ali no ambiente de muita confusão interna, de muito sofrimento, né? Então é um momento que requer né, de todos nós também um olhar de compaixão para os seres humanos, né? Eu tenho eu tenho eu tenho me pautado muito nessa perspectiva da compaixão, né, de que é olhar para o outro, que mesmo que ele esteja vivendo no inferno, mas dentro dele ele tem o céu. Todos nós temos, né? E todos nós passamos por desafios. Então, como é que a gente pode, porque simplesmente negar ou excluir o outro nunca foi solução e nem nunca será, né? Perfeito, Aí, o, nós... perfeito dos grandes mestres como Jesus como Buda né que sempre trouxeram esse caminho ou seja esse caminho é, é, é o caminho dessa dessa ordenação né eu estava é, eu tava vendo é, o, o caminho que o Buda traçou né que eu considero um software né de superação do sofrimento que ele chama do o caminho do, dos oito passos então é você ter uma visão correta é você ter é, caminho uma... do meio é o caminho do meio né é você sair dos extremos da aversão e também do, do, da autopunição né? Então você buscar esse caminho Só que isso, isso tudo isso requer Requer um movimento de investimento né? É por isso que eu considero o autoconhecimento O maior ativo que o ser humano pode O maior investimento que o um ser humano pode fazer É em, é em autoconhecimento né? Então um passo como esse que nós estamos Falando aqui De certa forma pode uma pessoa começar A, a perceber essa importância Porque se a gente começa a perceber que nós trazemos esse banco de dados, dentro desse banco de dados, tem o céu e o inferno, né? ou seja, tem o paraíso, né? e tem também é, é, é, a pequenez, a visão pequena do mundo. Então, isso cabe a, nós, é, cabe a nós nos instruirmos, nos educarmos, isso é um processo que requer, que requer um investimento. Conhecimento. Né? Precisa. É, requer conhecimento. É você se conhecer, porque, na verdade, nós somos nós que estamos é, é, teleguiando, né? é, estamos sendo suscetíveis às nossas próprias memórias. Né? Então, nós temos que ter essa habilidade de lidar com nós mesmos de forma que a gente possa é, é, transformar, né? transformar é, é, essas dores do passado em um aprendizado, trazer um, trazer um outro significado para isso aí, né? Porque o que, o que acontece num momento como esse de crise é que as pessoas terminam é, se fortalecendo, digamos assim, na, na sua pior versão. Porque se eu, estou, se eu estou, se o meu cérebro está simulando aquilo que não deu certo e eu estou resistindo aquilo, né, é, ou, ou eu estou criticando, ou eu estou fazendo perguntas, ou eu estou revivendo, eu mesmo estou aproveitando quando ele traz, eu aproveito para me queixar da vida para me colocar numa situação de vítima, então estou reforçando um padrão, né? E aí a vibração tende a... Né? você fica prisioneiro, né? Prisioneiro de, de, de, dessas emoções autodestrutivas, né? Então é um, é um processo autoeducativo também. Agora, isso requer um caminho, né? Requer uma, uma busca pessoal. Então acho que todos nós, nesse momento, as pessoas que estão sentindo esse, esse chamado, né? esse chamado do autoaperfeiçoamento, aperfeiçoamento esse chamado evolutivo, todos nós temos esse, esse comprometimento de transformar esses desafios internos em oportunidades. Porque tem o espelhamento, né? Tem o espelhamento. No momento que eu me transformo, é, naturalmente, como nós seres humanos somos é, é, conectados eletromagneticamente, naturalmente eu estou é, oferecendo essa possibilidade para outra pessoa. Eu estou despertando na outra pessoa algo que eu acessei, né? Então, uma coisa que eu sempre digo é, é assim, olha, quando você se transformar, né? quando você se curar, quando você conquistar algo que seja, é, é, digamos assim, significativo para você, é, é, compartilhe isso, né? Compartilhe, para que você possa expandir. A felicidade isso, né? compartilhada, ela multiplica, né? Ela multiplica e outra, né? Essa... essa... É, essa perspectiva do compartilhar é a perspectiva da abundância também, né, sim, eu estou me sim. colocando é, é a frequência colocando... muda, né muda completamente completamente, e é aquela coisa se você é fonte, né então, é, se você está se colocando na não perspectiva seca. De... não seca, não seca você... aí aí onde o universo diz opa, tem, tem uma fonte aqui então vamos Vamos, ou seja, vamos criar as condições para que essa fonte possa continuar jorrando água. É, enfim, então é essa, é essa perspectiva que as pessoas precisam é, ter essa clareza, que nós não temos, não temos competidores né, num nível mais profundo. Né? Porque quando você, é, é, quando você está num processo de se colocar serviço de, de doação, você está criando, você está abrindo um, um, um campo de possibilidades né, intenso onde é onde o onde onde algo sempre vai acontecer no sentido de, de nutrir né de continuar nos nutrindo né então isso é, é sair de uma perspectiva de escassez né É sair de uma perspectiva de escassez só que isso é é requer esse autoconhecimento para que a gente ao invés de estar reclamando né que estamos recebendo pouco nós nos colocarmos numa numa possibilidade de, de doar mais né porque o fluxo é, é, dar, é, é o dar, o receber e o retribuir, né? Então, a gente, ao invés de ficar numa, numa situação né, de pedinte, né? Às vezes de mendigos espirituais se queixando da vida, se vitimizando, a gente fazia a pergunta, o que é que eu posso fazer nesse momento? O que é que eu posso contribuir mais? Então, você entra num outro, entra num outro fluxo. Aí, essa, essa transição da, da força, né? Só então, que essa transição da força para o poder, né? De acordo com Hawks, você tem essa questão da, da coragem, né? Então a coragem é exatamente essa coragem. É o divisor de água. É um divisor de águas, né? Então nós temos que ter essa coragem de sair, às vezes, do de, da pequenez. E aí onde entra o medo, né? Onde entra as crenças limitantes que você falou, né? Então muitas vezes o que o que deixa as pessoas prisioneiras são exatamente o sistema de crença, né? E tem então, é no teu um próprio vício. livro, né? Nesse teu livro do salto quântico, tem a, eu tava dando uma relida de novo, que eu já tinha lido ele faz um tempo, é, você tem a frase que é cérebre do Nelson Mandela, né? Você tem medo, o que difere um homem é, de coragem para o homem que tem medo não é o medo, é a coragem de ultrapassar a barreira do medo, né? Que tem medo, vai com medo mesmo assim. Então, quando você consegue ter esse movimento então, aí você está acionando a coragem. Mas não quer dizer que eu não tenha medo. Eu vou com medo, mas eu faço Sim. acontecer. Eu, eu, eu, eu rompo a barreira do medo com a ação, né? Com certeza, Christoph. Inclusive, também é importante, é, nos estudos da psicologia positiva lá de Harvard, né? É, eles colocam que o, o nível de inteligência é mais alto, a chamada inteligência positiva, né? ela é o nível de 90%, ou seja, 8% de sabotadores é... Perfeito, esse livro é maravilhoso. Então ele traz isso, 8% de sabotadores faz parte, porque nós não temos como descartar né, o nosso sistema né, de, de sobrevivência. Nós, nós somos seres que viemos de um, de um passado, né? Então, o cérebro sobrevivente não tem como você... E mesmo porque vocês não podem descartar ele totalmente porque ele faz parte. É, ou seja, é, se você vai atravessar uma rua é, é, de forma displicente, sem sem olhar de um lado para o outro, você pode ser pelado, então, É gente... que, na verdade, esses sabotadores, eles foram lá no início guardiões da gente. Né? E eles ficaram inseridos dentro do nosso cérebro. Ele registrou essa informação no nosso cérebro sobrevivente. Não tem como retirar. Mas a gente tem como aprender a controlar isso. Esse que, é o grande, esse que é o grande segredo, é. né? Exatamente, é que, é, é, é que ele, ele. Exatamente, é, é, é a gente assumir o comando, né? É a gente assumir o comando e dizer, tudo bem, tá, tá. chega o um medo, chega qualquer sentimento que pode vir, raiva, chega o um medo, chega. Enfim, né? Qualquer tipo de. É inevitável, de emoção. vai chegar. É, vai chegar, porque faz parte, nós somos seres humanos, né? Nós, somos, né? nós estamos aqui exatamente porque nós estamos nesse processo de aprendizado, né? Então, é, esses contextos, eles aparecem. Agora, é, como eu lido com ele é que faz toda a diferença, né? né? No momento que eu resisto, no momento que eu fico com medo do próprio medo, então eu já caí na eu já caí na rede, né? É, se eu resisto, se eu critico, se eu faço perguntas, né? É, se eu me vitimizo, então eu, aí é onde, aí onde você fica, vira presa né, do, do, dos processos de alteração. É, você, faz, você só retroalimenta essa, essa, essa informação sem olhar com o olhar que você fala muito bem, que eu gosto muito disso, quando a gente tem a capacidade de ser o observador, né? E aí, como um observador, a gente consegue ter é, um comportamento diferente daquele daquele fluxo negativo que a gente fica, a gente consegue se observar e sair disso daí. Opa, peraí. aí, o que eu tenho para aprender com isso? Essa é uma pergunta que desperta sabedoria e o teu cérebro gosta de perguntas inteligentes, né? Ele chega, ele vai até ativar você se você fizer uma boa pergunta para ele tentar te responder. Se você ficar fazendo má pergunta, ele vai falar assim, ah, porque você é trouxa, porque você merece, porque você não você, você não, não tem é, discernimento. Então a gente consegue fazer isso. Eu gostaria até que você falasse um pouquinho dessa, dessa técnica da gente trabalhar de uma maneira. Isenta dessa situação e a gente colocar num outro plano para você, para ter é, melhores formas de como gerenciar esse momento de, de sabotagem, esse momento de, de que está drenando a nossa energia e a gente conseguir restaurar a energia de uma forma positiva. Legal. Boa noite, Vani Tudo bem, querida? É... Pois é. Essa, essa é, um, é, uma, é uma verdadeira, é uma verdadeira arte, Rendôpia, né? É... A, a, a questão da, da, da auto-observação, ela tem a ver também com a notícia de estar presente, né? Então, é, eu sempre, eu como já fui uma pessoa muito ansiosa, é, então, eu, eu tinha rinites alérgicas, tinha uma série de alergias, né? E, e à medida que eu fui me conhecendo né, e percebendo né, como minha mente era muito acelerada, é, eu comecei exatamente a, a mudar, a perceber que eu poderia mudar aquele estado, né, um estado de reação do meu próprio corpo, né, é, mudando a minha frequência, né, mudando a minha frequência. Então, uma das estratégias que eu uso é mudar a respiração, né, entrar numa respiração lenta, profunda, né, é, é entrar com algum, com algum comando... É, de gratidão, né? agradecer alguma coisa, agra... começar o dia já agradecendo alguma coisa, porque é muito comum que os sabotadores, né? esses programas, né? esses programas automáticos, né? gratidão, <risos> maravilhoso. eu é um potinho esses da gratidão, gratidão. aqui. Né? Então, esses programas automáticos, eles, eles, eles surgem quando você acorda, eles surgem de madrugada, se você vai no banheiro, eles surgem em qualquer momento, na hora que você vai dormir. Então, essa coisa da, de, de um alto de um alto vigilância e apenas dizer: "Ah, tô te reconhecendo. Eu tô te vendo aí", tá? Né? É, e aí você entra com um significado novo para a experiência, né? Eu também gosto muito da técnica do Ho Oponopono, né? é, a técnica do Ho Oponopono, técnica maravilhosa tá? para limpar esses para fazer essa essa limpeza dos dados, o FT a própria meditação, eu sempre medito todas as noites antes de dormir, a última coisa que eu vou fazer antes de ir para a cama é meditar, né? ou seja, ter um tempo ali, e aí nesse, nesse, nesse momento que você senta para meditar, é o momento de você se auto -observar. porque quando você, se você tem essa máquina que não para de produzir informação, né? não para de produzir, conteúdos, ou seja, que está o tempo todo acionando esse banco de dados, né? Esse, esse banco de dados, né? Ele é algo que está querendo ser curado, ele é algo que está querendo, tá, tá, tá, tá convidando para um aprimoramento, né? Então, esse momento também, ele passa a ser um momento também de observação das prioridades, ou seja, as prioridades que você está precisando olhar para a sua vida, porque se você não olha para essas prioridades que o subconsciente está trazendo, que emerge automaticamente, é, elas vão ficar enchendo o teu saco o tempo todo, entendeu? Então, enquanto você não encontrar uma, uma solução para isso, né? ou seja, desarmar esse gatilho, trazer um significado né? é, novo para essa experiência, trazer o aprendizado dessa experiência, né? ou, simplesmente, ou simplesmente deixar ir, né? o deixar ir é simplesmente você olha né? e diz, olha, isso aconteceu de fato, né? mas assim, passou, né? Ou seja, não, não entra ali num, num, num diálogo, não, não, não estimula, né? Porque a questão é que nós, nós queremos encontrar uma, uma resposta para tudo, nós queremos encontrar uma solução para tudo. Ou seja, tem esse, esse lado do ego. E aí, no nível do ego, né, o Einstein tem uma frase que eu gosto muito, que é, você não tem como resolver um problema no mesmo nível de percepção que o criou, entendeu? Então, o que é que acontece? Você quer resolver o problema... É, é, no, no ego, ego querendo consertar o próprio ego não vai não vai funcionar isso não, não, não dá certo não dá certo é, é, é um argumento atrás de outro argumento ou seja é uma cilada atrás de outra cilada né? por isso tem que se permitir então pra... sair para um outro patamar né tem que ir para um outro patamar tem que ir para um outro patamar onde você pare de olhar para o problema né? e você simplesmente confie que a solução vai aparecer de alguma maneira né, simplesmente vai acontecer. Né? Você não precisa estar ali fustigando, você não precisa estar ali mexendo na ferida, né? porque a gente fica querendo é, resolver num, num nível que não, não, é, não é solucionável. O ego, ele não tem essa preparação para resolver os problemas. Ele tem, ele na verdade é um criador, ele é um simulador de problemas. Você está usando o simulador de problema para resolver o problema. Então isso não vai funcionar. Só aumenta os problemas, né? só aumenta os problemas, aí né? você entra num processo de auto-tortura, né? É, que é muito comum. Então, é assim, ter essa clareza, nós conseguimos, nós começamos a dar energia para o inimigo, né? De dar energia aquilo que nos tira força, de dar energia para aquilo que, que tira o nosso poder, né? E a gente vai é, esvaziando, né? Ou seja, vai, vai é, é, é conseguindo mergulhar, é, ficar mais tempo nesse estado de presença, nós vamos olhando também é, é, situações às vezes inesperadas Que acontece de conteúdos né, emergirem né Só que você passa a ter uma outra relação com os conteúdos né? Ou seja, você olha sempre para os você Nós passamos com a mente mais treinada À medida que a gente vai treinando A gente olha para esses conteúdos de uma outra maneira Entendeu? Então é essa relação que muda Agora, isso não é possível fazer Se você está no nível do estresse Então o estresse também, Randoff, está por trás hoje da... Segundo as pesquisas aí, é, científicas, em, em, em torno de 80% das doenças têm como origem o estresse. É uma mente acelerada, é exatamente essa, essa faixa onde nós estamos abaixo dos 200 Hz, ali naquela vibração da raiva, da preocupação, da insegurança, e nutrindo esses programas. Né? Então é muito importante, é, por exemplo, eu estou agora aqui num no, no, no lugar... É, em, em contato com a natureza Resolvi é, começar o ano é, Em contato com a natureza Exatamente para ter essa liberação do estresse Porque aí a natureza é, é, Absorve é, é, Ela transforma né? Ela transforma Simplesmente andar de pé descalço É uma coisa maravilhosa né? É, você botar os pés na terra é, Hoje eu recebi Uma, um, um, uma descarga uma, uma... Né? É, Então assim As pessoas não fazem ideia né? É, os japoneses que são os mestres da, da, da medicina da floresta, né? Eles chegam a dizer que uma das piores invenções da humanidade foi foi os calçados de plástico, né? Os calçados de plástico que isolante. Então com a terra, né? Uma conexão com a terra. E agora os estudos científicos hoje o país faz parte da minha equipe está Mandou um, um, uma matéria falando sobre isso Porque tem os íons negativos Da terra, né? Que você também tem na cachoeira Um banho de cachoeira Você toma você passa 10, 15 minutos no banho de cachoeira você tem uma renovada, entendeu? Porque aqueles íons negativos Eles, eles saem fazendo uma limpeza geral Quando você bota os pés na terra Você também tá fazendo essa limpeza né? Então é como se fosse um fio terra Puxando tudo que é cargas é, em excesso Suga Suga é, é... É, pois é ontem eu fiz uma, uma uma meditação e teve uma uma pessoa que disse olha eu acho que eu é, essa, essa a gente tem alguma mudança eletromagnética porque é, explodiu aqui uma luz na, na minha casa não sei o que foi eu digo, olha pode acontecer pode sim tem pessoas tá, que ideia, dão né? choque tô, tô, no nível tanto que ela ela está dando choque queima coisa na casa dela Você encosta queima. né <risos> tá, tá certo. por isso que tem que fazer o desa... Tem que desaterrar, né? Botar um pezinho na areia, botar um pezinho na grama, né? Para tirar essa, essa situação, né? Isso, isso. Tira mesmo dentro de casa, fica descalço é, na medida do possível. Claro que às vezes tem uma pessoa que tá num lugar que tá muito frio, o chão tá congelado, claro, você tem que ter seus seus cuidados. Mas, não, não é, uma... é ter um momento para abraçar uma árvore de pé descalço, ficar ali cinco, cinco minutos, entendeu? Então, tudo isso hoje vem sendo comprovado pela ciência. E os japoneses, ó, há muito tempo que eles vêm falando sobre isso, né? Hoje você tem de 2 milhões e meio a 5 milhões de japoneses indo para a floresta todos os anos tomar banho de floresta. Então é uma coisa que eu venho recomendando muito para as pessoas. Eu estou querendo, querendo aumentar cada vez mais esse tempo né? de ter uma, uma periodicidade de, de contato com a natureza. É uma coisa que eu é, tenho recomendado muito. Né? É esse livro que eu estou é, que eu vou lançar em breve, é, tem um capítulo só sobre a medicina da floresta, é onde eu estou exatamente pesquisando esse é, é, é, é, esse distanciamento que nós tivemos da natureza, que leva o homem a, a fragilizar-se, o seu sistema imune cada vez mais fraco, né? É, e um dos fatores é esse distanciamento da natureza, o distanciamento do sol, né? Então, é um, a gente está começando um, um ano novo, então é uma coisa que eu recomendo aqui a todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Que, que dê uma prioridade a esse ano a ter mais contato com a natureza, contato com o sol, né? enfim, até mesmo em sua casa, você pode ter mais plantas em casa, pode, é, pode ter algum tipo de atividade, colocar a mão na terra, deixa as crianças brincar com a terra, né? Aí um recado para as mães, né? Um dos livros que eu, tô, que eu tomei como referência ao Randolph é, é um livro em inglês que é é let them eat dirty, ou seja, deixe eles comerem sujo. Né, porque... Mas a gente não a imunidade é. desse jeito? Minha mãe falava, larga o moleque na rua, filho, deixa ele ganhar a imunidade desse jeito aí. Minha mãe é. falava isso pra mim. Deixa ele ficar pois sujo é. mesmo, tá certo? É, então exatamente, né? Então isso a gente treina o, si, o sistema imune, né? Esse excesso de, de, de, de, de cuidados higiênicos, ele está... É, deprimindo o sistema, deixando um sistema despreparado para, para lutar, entendeu? Então faz parte deixar a criança deixa brincar com a terra. Ah, claro, você vai no banheiro, lava as mãos, né? você vai comer, lava as mãos, mas ó, enquanto isso, deixa lá brincar, deixa, né? deixa, deixa. É, é, é, eu sou a favor também disso com... aí. Oi? Eu sou totalmente a favor. Eu tenho um filho meu de 5 anos, eu meto ele na terra, faz, vai bagunçar depois de lava. a gente dá depois, a gente dá um banho, arruma é... tudo, não tem. Aí tem que ser Sim, criado é. desse jeito mesmo. Porque eu, eu fui criado desse jeito, né? Minha mãe falava: falava, Deixa a moleque ganhar anticorpo. Ó. Caiu no chão, assopra e come. Que tá tudo certo. Fica ah, frio, não tem. E vamos, vamos sem, sem esse tipo de milho. E eu, olha, se adorando tô adorando essa, essa, esse nosso bate-papo, eu queria. Quais são as principais dicas? Olha, então, você já deu o banho de floresta, dentro da possibilidade. Eu, por exemplo, estou em São Paulo, eu vou lá no Parque do Ibirapuera, na hora que eu dou uma caminhada, tiro meu tênis e eu vou lá, ando naquele gramado do Ibirapuera. Então, eu crio é, pro, a proximidade de rituais que possam criar um novo fluxo energético em mim. Quais são outras dicas que você pode dar para a galera que está assistindo para a gente para conseguir começar a ganhar consciência, para fazer pequeno, quanto tempo de meditação, como que a gente pode fazer um, um, um despertar de consciência utilizando nossos cinco sentidos de uma maneira consciente, Como que quais são as dicas que você passa para o povo para a gente poder... Tirar o máximo de proveito possível dentro de uma situação que seja viável para o nível de consciência da grande maioria. Olha, olha para todas as dimensões da existência. Né? É, então, nós temos a dimensão material, dimensão mental, emocional, espiritual, né? artística, né? a arte também é uma coisa muito importante, é, que muitas vezes é também ter cuidado também com a qualidade da arte porque às vezes você ouve coisas né que estão num nível de frequência é... muito baixo né boa boa porque, observação é é, é é porque do ponto de vista quântico tudo termina sendo nutrição né então é muito importante as pessoas terem clareza do que é, por exemplo nós hoje temos uma a, temos uma quantidade de veneno muito grande no Brasil né então ter ter cuidado com a alimentação é, Vê na sua cidade se tem uma feira orgânica para diminuir essa quantidade de toxinas. A quantidade de toxinas que o brasileiro está consumindo por ano é muito alta. Né? É muito veneno, né? Nesses últimos anos, aumentou drasticamente a quantidade de agrotóxicos. Já era muito grande. Nós somos campeões mundiais há muito tempo, né? estamos ficando é, com esse troféu aí há muito tempo. Então, assim, é, cuidar do corpo. Ou seja, o nosso corpo é que nos carrega, né? É que, nos, é, é que nos carrega a energia, é, é, e essa energia vital, ela precisa ter um corpo acolhedor, né? E esse corpo tem uma inteligência absurda. É, eu costumo dizer que o melhor médico que, que nós temos, ele habita dentro de nós, é o que eu chamo do, do médico quântico, né? Que é até um título de um livro do do, Ami, do Goswami, né? É, porque nosso corpo tem uma sabedoria muito grande, as assim, nossas células têm uma capacidade... É absurda, né? De, de, de se comunicar, de, de, de criar reações químicas, é, chegar a, a criar 6, até de 100 mil a 6 milhões de reações químicas por segundo. Então, primeiro, ter confiança que nós temos um corpo muito poderoso, com inteligência absurda, mas esse corpo, ele não pode servir de depósito de lixo, né? Então, ter cuidado com as toxinas, né? As toxinas, de, quais são os níveis de toxinas que nós temos? Então, nós temos as toxinas que vêm dos alimentos né? é, contaminados com agrotóxicos, dos produtos alimentícios industrializados, né? É que quando isso você consome numa pequena escala, né? o nosso corpo tem que fazer mas todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, o corpo vai chegar um momento que ele vai espernear e vai adoecer. É né? igual a comprisa... colocar a gasolina adulterada no tanque do carro Nos primeiras vezes ele não dá nada Mas coloca constantemente para ver o que vai dar lá na frente Vai dar problema Então a grande questão é isso, é ter essa clareza Então assim, procurar pelo menos uma, uma parte significativa é, Qualificar, né? qualificar e, e assim, tirar Às vezes quando eu falo nessas coisas tem pessoas Não, mas a comida orgânica é muito caro Olha, tira essa palavra caro do seu vocabulário, entendeu? porque aquilo que é investimento em nós mesmos isso não tem preço isso não tem caro Cara, perfeito você perfeito aí você vai vai para remédio vai para médico vai... isso é que é caro entendeu mas investir vai passar por um procedimento saúde, cirúrgico vai ficar em UTI vai gastar muito mais entendeu agora investe investe em qualidade de vida e tira essa palavra caro é bom para você é investimento no seu corpo você está cuidando das suas células das suas bactérias então faz isso aí né? Faz com desprendimento, porque isso não tem preço, né? E, e quem vai ganhar é você, vai sair barato, na verdade. Né? Ou seja, então tira essa palavra caro do vocabulário. Caro é ficar aí, doente, aí, ó, tá escrito ali. Caro é ficar doente. Isso Fica é caro. Ficar doente, perfeito. Exatamente isso. Então, cuida do corpo. Então, cuidar do corpo é esse cuidado para diminuir esse número de toxinas. É o cuidado de fazer... É, é, é uma atividade física regular, porque realmente a atividade física é algo comprovadamente extraordinário. É uma coisa também é, reconhecidamente maravilhosa assim, para o nosso cérebro. É dançar. Se você puder dançar, dance. Né? Se você puder cantar, cante. Também são coisas extremamente saudáveis para o cérebro. Né? Porque daí, também, também tem frequência vibracional que te eleva a frequência. né A gente passa... Justa, justamente tudo isso é frequência, né? Ele acaba mexendo todo com o nosso, com o nosso sistema é, fisiológico, atômico, essas coisas, aumentando a vibração, sensacional, gostei. Tô... Saí dançando já, com vamos certeza. pular aqui um pouco. É, com certeza. E quando você. E naturalmente, claro, que não dance qualquer música, dance uma música que tem uma vibração elevada também, né? Ah, Porque assim, é, import... é importante entender, né? É muito importante entender que uma música que você ouve, uma notícia que você ouve, tudo vai virar código, né? Tudo vai, vão, vão ativar as chaves dentro de você, entendeu? Então, assim, tenha cuidado com o que você está ouvindo na TV, né? Tenha cuidado com o que você está falando, porque, é, porque isso, isso vai gerar informação e vai se transformar em memória, entendeu? Então, assim... É, é, é, esse cuidado né, da, da qualidade do que a gente fala, a qualidade do que a gente ouve, a qualidade do que a gente canta, do que a gente dança é muito importante porque assim é como se você está você é, é, é, é digamos assim é o grande manancial né? é, é, é, e aí se você está poluindo a sua própria fonte né, o que o que vai sair de uma fonte poluída né? vai sair água poluída naturalmente né? é então, assim, esse cuidado é um investimento que vai exatamente, vai nos trazendo né, mais qualidade de vida, mais clareza, né? Então, eu vou começar a olhar para a realidade dentro dessa perspectiva que tudo é vibração e que eu tenho uma capacidade, todo ser humano tem uma capacidade absurda de gerar memória, né? Então, Perfeito. quanto mais entes tóxicos você estiver convivendo, significa que mais toxinas você vai ter também. Né? E mais toxina significa mais peso, né? menos leveza na sua vida, né? menos saúde, menos energia, porque você vai começar a direcionar a sua energia para fazer essas limpezas, né? para estar tá, é, é, se limpando. Né? E o que acontece é que muitas vezes as pessoas adoecem e elas vão lá para a farmácia, né? a quantidade de farmácias uma coisa absurda, eu estava vendo agora à noite a quantidade de, de farmácia aqui em João Pessoa, né? é, até, até a quantidade proporcionalmente maior do que a quantidade de farmácia em São Paulo. Né? Eu acho que Recife talvez ah, venha né? até das Dardu... dúvidas a tem si, uma coisa absurda e é exatamente isso porque as pessoas estão nesse movimento né aí sentam a dor de cabeça sempre qualquer coisa e aí vai lá e coloca mais toxinas no corpo né E às vezes elas estão doentes porque elas estão intoxicadas seja de intoxicação alimentar seja de intoxicação pelas emoções seja intoxicação por questões traumáticas então nós precisamos olhar para nossa história né é, olhar para nossa história com carinho, olhar para a nossa ancestralidade, ou seja, buscar olhar em todos os aspectos, né? É, então, esse cuidado, esse cuidado integral. E aí, a floresta, eu já falei, o sol é essencial também, sol. Se você, claro que eu sei que as pessoas que moram em cidade grande, né, é, elas estão tendo cada vez menos a oportunidade de tomar banho de sol, é, às vezes ela pega o um metrô, vai para o trabalho de metrô, volta de metrô, vai ter que usar um terno, então não tem como, né? Então usa a reposição de vitamina D3, porque na verdade o que está por trás dessa pandemia, né, a grande vilã dessa É a falta é... da Odea, a vitamina D, né? de é D3, 10 pessoas, 9 estão tá com deficiência, né? E, e, e os métodos alopatas estão completamente desinformados, estão mandando as pessoas tomar 600 unidades por dia, que é um, é um baixíssimo. Isso é, que é pessoas... nada. 10, 10 então, mil, né? Tem que ser no mínimo. ...por dia, se você tem 50 quilos, se tiver acima de 70, toma 15, se tiver perto de 100, já toma 20 mil unidades, entendeu? Então, enfim, olha, pra, olha com cuidado para isso aí. E o, e, o, e o outro aspecto, o outro aspecto voltado, né, o cuidado com a, com a informação que, que gera toxina e o investimento em, em informação que nutre, né? Ou seja, que traz leveza que nos coloca dentro de uma perspectiva de ter é, mais sabedoria, de ver exemplos de pessoas que estão superando as coisas, que estão né, que se transformaram, porque todas as pessoas passam por desafios. Não existe essas pessoas que nasceram né, a nascer iluminadas. Isso não existe, na verdade. Isso não, isso é, é lenda. É, então todas as pessoas passam. É um processo. Por desafios. Então pro... é, procura aprender com as pessoas que estão superando que estão se aperfeiçoando, né? porque a gente precisa também se nutrir de bons exemplos. Nós precisamos de, nutrir, de nos nutrir de esperança. Né? Nós estamos numa onda de muita desesperança, de muito desespero, de muito, muita raiva, de muito ódio, de falta de diálogo, entendeu? Então, dentro dessa perspectiva, isso é muito importante. E aí, esse momento do silêncio, né? esse momento do silêncio uma né? outra coisa muito importante, Rorendorf, é a água, viu? Né? Isso aqui é muito importante. O pH é da água é importante também, né? E a, água e a quantidade de água, né? Então, o ideal é a pessoa tomar né, por quilo de peso, é, é 35 ml por quilo de peso, entendeu? Então, andar sempre com uma garrafinha de água, né? Porque é, é, é, eu mesmo, se eu não, se eu não tiver com a garrafinha do meu lado, se eu estiver trabalhando, muito empolgado de em fazer uma coisa, esqueça de tomar água. Então eu vou ter que tomar 3 litros e meio, né? Então você faz a conta quanto eu peso. Então eu vou ter que tomar 3 litros e meio. Faz a conta quanto, é quanto eu você, peso. Você tem... Você... Nossa, então você está... Está mais de 100 quilos? 100, quilo. 100 quilos. 100 quilos, né? É, 3 litros... ah, é exatamente, 100 quilos. 3 litros e meio, 100 quilos. Então é, seria isso aí. Né? Essa é a orientação, né? Essa é a orientação. Eu tenho 78, 80, então eu, eu, eu tomo aí, mais ou menos, deveria tomar, né? Nem sempre eu consigo. É, é um dos meus pontos, digamos assim, de aprimoramento. É o seu desafio. Água, que eu tendo aqui. É um desafio para mim. Eu tenho consciência, mas às vezes me esqueço. Então eu fico aqui, ó, com a garrafinha do meu lado, tá? Então a coisa é fundamental, porque toda a comunicação celular, através da água, a, a água tem uma memória e, claro, uma água de boa é fundamental, uma água... É, né? E ter esse tempo, né? E ter e ter esse tempo do da troca com você, né? é, é, é o que o Osho chama de solitude, né? Ou seja, de curtir estar com você também, porque às vezes as pessoas têm medo de ficar sozinhas. Elas elas querem, elas chegam, em casa, tem gente que chega em casa liga a televisão. Né? Nem tá vendo a televisão, mas tem que estar tá a televisão ligada, tem que estar tá ouvindo alguma coisa para tá sentir como se tivesse acompanhado de alguém, né? Fizer, né? é né, filtro de barros é, é, é legal também tem bons filtros de barro aí também, Carminha né, é, então assim é ter, ter, ter esses cuidados, né ter esses cuidados e, e, e limpar e olhar para essas memórias, então assim, está limpando as memórias diariamente e colocando a gratidão também um estudo de Harvard que é chamado da ciência da felicidade essa questão de colocar como você tem aí o potinho da gratidão, né? Então, a gente tem esse hábito de se acostumar a agradecer e sempre que você for se pegar, se flagrar no campo da negatividade, que não é uma coisa difícil de acontecer, porque, como eu falei, o cérebro ele tem, ele tem essa é, é, é, ou seja, ele, esse ele, viés negativo para a negatividade, né? ele está treinado para é, simular a negatividade. Então, quando você se pegar nessa... Quando você se flagrar, é, entrando na negatividade Entra com o antídoto da gratidão né? Começa a agradecer por alguma coisa né? Ou seja, sai dessa faz, É um drible de corpo né? Faz esse drible e tem um, de Nesse estudo da, esse estudo da felicidade Ele mostra que existe uma parte do nosso neocórtex Que é onde mora a depressão e a ansiedade É exatamente o mesmo lugar Que ele está a, a, a positividade e a gratidão então não estou não falando que uma pessoa depressiva não, não seja grata, ok? Mas a, a chance da pessoa não reconhecer diversas coisas que tem de bom que está acontecendo no momento dela, a, se ela percebesse, ela teria menos oportunidade de se tornar depressiva. Porque eu começo a. a gente, eu brinco, né, com os, com, às vezes, com, com as pessoas que eu converso. Eu falo assim, meu, pega daqui, ó, daqui até aqui, me acha 10 motivos para a gente agradecer. Ouvinte, dá para achar um monte, pô. Eu estou enxergando, eu tenho é, sobrancelha, eu tenho cílios. Não sei, que você começa a desenvolver uma capacidade de achar coisas para você agradecer. Você fala, caramba, eu tô reclamando do que mesmo? E aí você começa a transformar a tua própria vibração. Você começa a criar neuroplasticidade. A gratidão ela é poderosa e a gente precisa ter isso quando a gente tem essa consciência aí fica muito mais fácil a gente ficar sozinho, né? Porque eu começo a ter a gratidão de estar comigo, eu começo a sentir bem, eu começo a sentir essa a presença do divino em mim, né? Que a gente está, que essa inteligência é infinita que está dentro e fora da gente, regendo tudo, e quando você percebe isso, você ganha a satisfação de viver essa vida. E aí você consegue contagiar positivamente também as outras pessoas que estão ao redor. Faz sentido o que eu estou falando, Wallace? Claro, todo, todo sentido, é isso mesmo, né? É, é, é, isso, isso tudo tem a ver com, com o autoconhecimento, né? E naturalmente, Roendorf, se nós, se nós aumentamos esse tempo de presença, daí que a meditação passa a ser, é, digamos assim, um, um, um, uma estratégia extremamente favorável, né? Porque no estado meditativo, no, nesse estado de presença, né? Eu posso é, aumentar essa autoobservação e eu posso também fazer essa essa mudança essa essa mudança de chave né você sair de um, de um campo de negatividade para entrar num campo de gratidão de maneira consciente fazer isso conscientemente como estratégia entendeu então é um processo de reeducação então da mesma forma é, como nós habitados numa, numa cultura de muita negatividade de, de direcionar o nosso olhar para a crítica né então assim é, é o para escassez nós podemos nos reeducar então, é um processo de reeducação, porque todas, toda essa carga que recebida né, ao longo dos anos, ela ela criou um banco de dados, gerou um software né, é, e gera uma memória corporal, é, ao ponto da, do nosso corpo se transformar né, no nosso na nossa mente subconsciente, né, porque você tem ali né, é, é, é, as células funcionadas né? Porque elas disparam todo o processo de produção de proteínas, né? o processo epigenético se dá a partir das informações que chegam nos receptores celulares. Né? Então, no momento que você é, é, tem essa compreensão e percebe que aquela raiva recorrente é, é um vício, né? é um vício, e como todo vício é, é um software, é um programa, né? então, para que alterar o programa significa alterar a faixa de frequência? Né? É como se você está ali você está ali no, ouvindo rádio, está ouvindo a TV, e você diz, Não, eu cansei desse canal, cansei dessa rádio aqui. Então, você tem, né? agora você tem que alterar a frequência, né? você tem que alterar essa frequência. Daí, a, da, daí os, os bons hábitos, né? em, em, como eu falei, aí em várias áreas, seja na atividade física, seja em ouvir uma boa música, é, seja em cantar, seja em dançar, enfim, né? É, tomar água, então tudo isso são contextos que vão é como se nós estivéssemos entregando para o nosso corpo, né, as condições para que ele administre essa complexidade da melhor maneira possível, né? Porque aí chega um momento que quando nós criamos as condições favoráveis, chega para o corpo e diz: Olha, resolve aí que eu sei que você sabe. Eu tô aqui, eu tô criando as melhores condições. Eu sei que você, eu sei que você é, é, tem condições de Tem me curar. competência para isso. Eu, eu sei, eu, eu eu confio, né? Você vai dormir e diz: Olha. É, amanhã tu me, dá, me traz um resultado aí, que eu sei que você sabe, você sabe como fazer, né? Então a gente entra numa Uma agosto... das coisas que o pessoal acaba uma das coisas que o pessoal acaba também deixando de curtir, porque todo mundo quer, que nem por que, que existe o tanto de farmácia que tem? Porque todo mundo quer alívio imediato, quer se livrar de uma coisa que está instalada faz tempo, de uma hora para outra. E as pessoas precisam aprender a curtir o processo. O pro... não existe transformação sem um processo se eu ficar 9 horas na academia hoje treinando, musculação e tal, eu não fico forte mas se eu ficar todo santo dia meia hora por dia, eu tenho a tendência de construir um corpo uma estrutura muscular forte diferente disso, então quando a gente aprender a curtir o processo a fazer pequenas transformações lentas e progressivas entender que eu posso até acelerar o processo mas eu não posso queimar etapa a gente tem que ter essa, esse discernimento e as pessoas com lives como essa, eu falo pra você, eu admiro demais o seu trabalho, eu curto demais o seu trabalho e eu sigo uma linha, eu pego a tua linha e eu vou, eu fico ali estudando. Cara, porque informação, hoje a gente pode passar 24 horas por dia no YouTube a gente não vai ver tudo que tem disponível pra gente de informação. Então eu preciso começar a pegar uma linha de informação e começar a fazer dela a prática para se tornar conhecimento aplicado e aí com o conhecimento aplicado a gente se tornar mais sábio. E aí aprender a curtir a jornada. Não o destino final, mas a jornada que é o grande segredo do, da brincadeira. Então eu gosto muito, pessoas que estão assistindo essa live, que vão assistir agora, pô, pega a linha, curte o Wallace, vem comigo, veja o Gustavo ou qualquer uma outra pessoa, mas pai. Vai. E coloca em prática. Não adianta você ver, escutar, beleza, tal, e não fazer nada. Ou então achar que faz tudo hoje, amanhã depois não faz mais nada. Faz sentido isso que eu estou falando, Horace? Totalmente, totalmente. Você tocou num ponto aí muito especial, né? Porque as pessoas estão muito atrás de pílulas mágicas, estão atrás de fórmulas mágicas, né? E eu costumo dizer que, na verdade, não existe a pílula mágica. Aliás, existe a pílula mágica. E a pílula mágica somos nós mesmos. Então, nós, somos a pílula... é. Ou seja, então, nós somos a pílula mágica Então quando você está Ou quando você passou Por alguma situação De decepção Enfim, de acidente, de perda Seja lá o que for Então que tal olhar para isso Como uma oportunidade né? Porque se você vai lá para a farmácia Por isso que as farmácias é, é, Talvez, eu fico imaginando que a farmácia Talvez seja o melhor negócio do mundo Hoje, né? Porque é, as pessoas estão tão amedrontadas, elas estão tão empoderadas Que elas elas não elas não reconhecem o seu próprio poder, né? E aí quando você traz essa coisa da jornada Tem uma jornada que nos leva ao aprendizado né? A sabedoria é, é algo que vem de um aprendizado, né? O, onde, onde, onde num momento eu não sei resolver um problema Ou aquilo me atormenta, né? É, e se eu simplesmente vou lá na farmácia e acho que vai é, ou, ou, ou, busca uma, uma fórmula mágica sem, sem aprender nada sem tirar nada desse contexto, né? Então eu vou estar o tempo todo sendo refém dos problemas, né? Ou seja, eu vou estar o tempo todo dependendo de alguém ou dependendo de algo, né? E na verdade todos to, todos esses a solução está desafios... aqui, né? É todos esses desafios, eles estão nos convidando exatamente para que a gente afine, é como se a gente está, é, é uma orquestra, o corpo humano é uma orquestra, com, com é, é, milhares de instrumentos, as nossas células, os nossos, os nossos órgãos, as bactérias que habitam o nosso corpo, né? E cada um toca lá uma música, né? toca lá, uma toca lá tem uma afinação. É, e Nós estamos buscando a afinação perfeita, então o processo de o processo de, de saúde é essa orquestra tá afinada, tá tocando todo mundo bem, entendeu? Né? Só que o maestro somos nós. É a famosa somos harmonia, somos... né? A, fam a famosa harmonia. Então nós somos o maestro dessa orquestra, né? Então quando o maestro não assume a responsabilidade da batuta, né, é, é, e passa a responsabilidade para para outra pessoa, então fica complicado, né? Você vai dizer, olha. É o seguinte, eu não tenho competência para gerenciar a minha vida, eu não tenho competência para lidar com, essa, com esse problema de saúde, eu não tenho competência para lidar com meus problemas de relacionamento, eu não tenho competência para isso, para aquilo. Resolve isso para mim. Terce... Aí você terceiriza, né? bota na mão de alguém, entendeu? Mas olha, é... as pessoas, cada uma estão com seus desafios, tá? É Cada um estão com seus desafios. Né? E cabe a nós, eu, eu, eu... É, eu, eu sempre falo da... da, da... É, da perspectiva que muitas vezes nós estamos querendo mudar as pessoas, ou mudando querendo mudar o, o mundo fora de nós quando na verdade o, o grande desafio é mudar nós mesmos é aperfeiçoar nós mesmos então nós estamos aqui para isso então o jogo é, é, é, é o jogo é aqui dentro né trazer essa responsabilidade tá e esse e essa e essa questão da jornada que você trouxe é muito importante porque se eu passo a olhar, para tudo como uma jornada de, de, de, de aperfeiçoamento de aprendizado, né? eu vou estar exatamente corrida de obstáculos, né, uma corrida de obstáculos que cada vez que eu salto né? um determinado obstáculo, eu vou conseguir saltar com, com mais facilidade. E quem sabe eu não posso também me transformar num professor para orientar as pessoas a saltarem aqueles obstáculos também. Né? Então, ou seja, você transformar aquilo que era uma deficiência em uma habilidade, né? Ou seja, é, ou seja, eu aprendo, eu compartilho, eu me aprimoro e eu agora possibilito outras pessoas a, a aprenderem um caminho também, facilitar para que outras pessoas aprenderem o um caminho. Então acho que isso é essencial, essa questão da da autorresponsabilidade, né? É, é o que é o que nos tira dessa, é para que a gente tenha um, um mundo é, com menos farmácias, menos hospitais. É, a gente precisa trazer as pessoas para esse campo né? E, e, é, infelizmente as pessoas estão muito amedrontadas é, Elas estão muito suscetíveis à negatividade, a negatividade A ouvir histórias negativas né? E eu acredito que a gente está num momento de transição né? Um momento de transição planetária muito intensa tá? Onde, onde os, os, os dramas são muito intensos No entanto, por trás disso tem um tesouro né? É, tem um tesouro aí que é exatamente a gente aprender a gerenciar esses desafios né, e transformá-los em oportunidades. Perfeito. Tanto é que eu levo uma... Ó, aqui eu levo tatuada, que não sei se vai dar para enxergar. Mas o meu mantra é, tudo é dádiva e oportunidade. Tudo é dádiva e oportunidade. E o pior cenário que seja, dádiva... É a benção, é o presente divino que está aqui diante da minha situação para despertar a minha consciência e a oportunidade de eu acelerar meu processo evolutivo. Esse é um grande mantra que eu levo comigo. Então, independente, naquele momento, nosso ego vai sinalizar como ruim. Né? E eu preciso aprender a gerenciar, dominar essa... Essa situação para eu entender qual é a dádiva e a oportunidade, né? Que eu gosto muito do quando o Mário Sérgio Cortella fala sobre o, o vento chamado Obi né? Que é o Obi Portos, é o nome do vento que acelerava a jornada dos marus já chegarem mais rápido no destino deles. Ele se sentia como se fosse aquele famoso vento de polpa, né, no avião para acelerar ele chegar mais rápido no lugar. E esse vento do Obi que deu origem à palavra oportunidade todo mundo está tendo a oportunidade de acelerar o processo. Não precisa queimar a etapa, mas você está acelerando o processo desde que você perceba as dádivas que estão sendo lhe entregues para você ganhar a consciência do que você pode melhorar. Ou do que pode ser melhor dentro do teu contexto familiar, no teu contexto social, profissional. E assim a gente fala, opa, como eu posso evoluir e contribuir com a pessoa que está próxima de mim? Né? Então, Jesus Cristo, lá deu aquele maior mandamento, né? Ama Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O próximo não precisa ser o cara que está lá na Etiópia. É o próximo é o que está dentro da minha casa, caramba. O próximo é que está do lado da minha casa. É esse. Vamos fazer o melhor para esse contexto. Com certeza a gente constrói um mundo melhor partindo daquilo que você acabou de falar, que é da gente. Quanto melhor eu, mais eu me amar, mais competência eu tenho para amar o meu próximo. E o amar é o autocuidado, é a autorresponsabilidade, é a disciplina, é fazer melhores escolhas. Tudo isso vai proporcionar para a gente a possibilidade de acessar novos níveis. E entender que existem níveis infinitos de evolução. Né? Então a gente está engatinhando dentro desse, desse processo. E eu gostaria até de escutar um pouquinho mais você com relação a essa percepção de ganho de consciência. Pois, pois é, é Roendorf. É, eu conheci um médico, é, o Dr José Laés do Egito, é, que era um, uma pessoa notável, ele foi um dos precursores da homeopatia, ele formou um dos médicos da homeopatia do norte nordeste do Brasil. Né? E eu tive, ele, ele, ele não está mais nesse plano, mas é, quando eu escrevi o meu primeiro livro Eu estava querendo me aprofundar nessa questão da consciência né? E aí uma amiga me convidou para um lançamento do Dr. ele S Ele estava lançando um livro e falava sobre a sincronicidade Nós ficamos amigos, eu depois fiz o prefácio do livro dele Ele chegou a fazer o prefácio de um livro meu né? E ele tinha uma alegoria sobre essa questão da consciência é, Que eu acho muito muito muito sábia, né? Ele fala o seguinte, né? É, que a gente pode imaginar, a gente pode se imaginar dentro de um quarto fechado, né? Dentro de um quarto fechado. E imagina uma pessoa que ela vive dentro de um quarto fechado e ela só tem um buraco, né? Ela, ela vê, a realidade que ela percebe é o que ela vê através do buraco. Tem a ver um pouco com aquela coisa da, da caverna lá de, de, de Platão, né? De Platão. Então, é. Ela vê está associado à mente, né? Ela está associada à mente. É, então ela ela ela só consegue perceber, né? Ela só consegue perceber é, aquela a realidade a partir daquele orifício, né? À medida que aquele orifício, né? o que está lá fora, na verdade, o que está lá fora é a consciência, né? Ou seja, é a totalidade dentro dessa dentro dessa linguagem de que a consciência ela já é ela é a totalidade, nós precisamos acessá-la, ela está lá disponível, né? E, nós, e o mecanismo de acessar a consciência é a mente, né? Então, a medida, e, e a gente trazendo essa alegoria para o, o dia a dia, à medida que nós investimos em autoconhecimento, à medida que nós é, é, saímos do campo da vitimização, né? e nós procuramos significar a, a nossa jornada, nós po, bu, buscamos rastrear também a causa do que nos faz sofrer, né, das nossas dores é, é, e, e, e sofrimentos recorrentes, nós temos uma pista clara, né, nós começamos a desenhar uma pista clara é que vai é, ampliando o nosso horizonte de percepção. É como se aquele buraquinho, né, à medida que eu vou ampliando a minha percepção e tendo uma compreensão maior, é, ou seja, transformando o aprendizado em algo é onde eu começa a ter soluções mais sábias na minha vida, mais leves, com mais leveza, é, com mais cooperativas, mais agregadoras, mais amorosas, entendeu? Mais despojadas, né? Então, é como se essa, aquele buraco ela vai se abrindo. É? À medida que o buraco vai se abrindo, você vai... É, ou seja, a realidade ela sempre esteve lá. Né? A questão o é que, campo de visão amplia. Com... É, eu estava com a mente estreita, mas a mente estreita, você diz, não, a realidade é, é isso aí, eu só vejo isso. Eu não consigo ver além daquilo, né? Mas à medida que eu me abro, né? E aí tem, tem a ver com essa questão da coragem que o David Hawkins fala, é a coragem da transformação, porque a transformação dói, né? A transformação faz parte da zona de conforto, né? Dessa zona de conforto, né? Então, quando eu hum. tenho a coragem de de perceber que essa dor da transformação é como a dor do parto, faz parte, ou seja, é, é, é algo que é traumático, mas ele é essencial né, para que você saia, né, você faça uma transição, então os processos de transformação, eles costumam ser dolorosos e é uma dor, né, digamos assim, misturada com o prazer né? como as próprias mulheres falam, né? que o próprio parto tem também um, um, um, um, tem a dor, mas tem o prazer, naturalmente. Né? Então, é, o nosso objetivo é, é, é, é, é, nessa alegoria, é a gente expandir. Aí, de repente, você... Agora, uma parede do quarto não existe mais. Então, você está vendo agora um, um, um horizonte muito mais amplo, entendeu? Você tirar, transformar metaforicamente, sair da visão do de uma galinha para uma visão de uma águia, né? Você consegue mudar a perspectiva do cenário, né? É completamente o cenário, né? E aí, dentro dessa, dessa perspectiva, né? Seria, né, à medida que nós vamos adquirindo essas habilidades de identificar as causas do sofrimento, né? É, e superá-las, né, e transpô-las, e transformá-las em sabedoria, né? Então, é, é como se em algum momento nós entramos nessa integração, nós conseguimos nos integrar. Ou seja, não há mais diferença, né? Nós passamos a ser pura consciência, né? Ou seja, nós mergulhamos Perfeito. dentro da consciência. Nós olhamos e nos reconhecemos, né? Nos reconhecemos no mundo, né? E aí, nós, a, a, a, as nossas relações passam a ser cada vez mais qualificadas, porque, assim, fica muito claro que, assim, gerar sofrimento, tem uma atitude deliberada, de gerar sofrimento para seja lá quem for, né? Isso não é um bom negócio, né? Ou seja, gerar um processo de exclusão, né? Seja lá de quem for, né? Porque por qualquer que seja o motivo, isso não é um bom negócio. Porque você tá, tenta quando você faz parte, o outro faz parte de você, entendeu? Nós não estamos num mundo separado. A, a, a ilusão. forma isolada. É a, a ilusão da separatividade, né? É, a ilusão da separatividade é um dos é, um, é um dos grandes problemas da, da própria humanidade né então você quer resolver as coisas no âmbito da força da destruição daquele que pensa diferente de você né enfim né então nós estamos eu, eu tô no, no na verdade o apetite. termo que tem um termo que eles dizem que é a heresia tem alguns grandes mestres né que eu acabo acompanhando e fala se chama se a heresia da separatividade quando a gente é, a foi, criada essa... foi criada essa percepção, então, assim... e aí foi danoso para a gente, né? para a espécie humana. Muito danosa. Né? Hoje nós estamos vendo como o mundo está completamente conectado, porque um vírus lá que aparece lá no, no interior da China está aí no mundo todo, infernizando a vida da humanidade. É, qualquer problema econômico que acontece em qualquer lugar do mundo hoje impacta a humanidade como um todo. Então, a grande questão é como o nível vibracional né, para que a gente utilize esse entrelaçamento quântico, esse emaranhamento, né, essa perspectiva de que somos todos um dentro de uma de uma perspectiva de crescimento, dentro de uma perspectiva evolutiva, dentro de uma perspectiva de ser feliz com a felicidade do outro. né colaborativa, ou seja, de de, de de ser feliz vendo as pessoas crescerem, ver as pessoas prosperarem, ver as pessoas evoluírem, entendeu? Então acredito que é, é, é, eu tô eu particularmente é, com essa com, é, com esse com esse momento de crise que a gente está vivendo intensamente, né? É, eu entrevistei recentemente o meu amigo Haroldo Barros, né? Que é um estudioso aí da da, da da astrologia, né? Então ele ele traz que até o 2022 as coisas não o pico foi 2020, mas até 2022 nós vamos ter momentos muito difíceis ainda. Mas depois disso, nós vamos entrar numa escala, né? é exatamente onde vai, vamos ter esse, esse movimento ascendente, consciencial, né? que ele acredita que lá para 2030, 2031, vai estar, estaremos num, num pico, né? mas que isso vai, as próximas gerações né? é, vão ainda se beneficiar muito mais. Eu acredito que nós, todos nós que estamos... É, buscando esse, esse caminho evolutivo, né, nós estamos, digamos assim, é, contribuindo para que esse, esse processo né, a gente saia dessa, de, do domínio do medo para o domínio do amor, né? ou seja, da, da confiança, né? ou seja, do querer bem, ou seja, da, da, é, de se sentir bem com as pessoas, é, crescendo, evoluindo, né? diminuindo. As desigualdades em todos os níveis sobretudo criando oportunidades Para que as pessoas possam é, é, Evoluir também né? Então de, de forma criteriosa Cada ser humano que está Investindo em si próprio Ele é uma fonte irra irradiadora De possibilidades né? Porque à medida que a gente está Transformando A né, medida que nós passamos a ser Espelho, nós passamos a ser exemplo Também de que essa possibilidade Existe dentro da outra pessoa não é porque nós somos melhores ou superiores Não existe isso é, Nós estamos acessando né? Nós estamos mostrando que é possível acessar né? E se é, se é possível para mim acessar É possível para você É possível para qualquer pessoa que se disponha Aí onde, entrar, onde entra essa questão do ativo Que eu chamo de autoconhecimento né? Ou seja, olha para você Olha para você com atenção, olha para as causas do seu sofrimento, olha para aquilo também que te motiva, que traz brilho nos olhos, entendeu? Porque nós não podemos. É vídeos. Perfeito. Está todo mundo como zumbi, né? Acordando, fazendo a mesma coisa todo dia, vai dormir, fazendo o do mesmo jeito, que é transformação. Você usou uma frase do Einstein, né? Que a gente não pode resolver o problema na mesma dimensão que o problema se encontra. Assim como Einstein tem a, a que serve muito nesse momento, a gente quer ter... Ele chamava de insanidade aquelas pessoas que querem ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. A gente tem que se permitir agora pegar esse nível de informação disponível e colocar um pouquinho dela em prática e eu até desafio as pessoas que estão aqui nessa live, que vão assistir de, de novo, que o que é que você vai fazer com o conteúdo que está nessa live, qual é o pr primeiro e pequeno passo que você vai fazer amanhã de diferente que você nunca fez eu desafio as pessoas, inclusive aí se a gente puder brincar aqui, fazer um print, todo mundo que estiver aqui agora na live, faz um print e marca tanto eu quanto o Wallace no, na, na, amanhã hoje mesmo com uma frase com uma coisa que a gente vai repostar você, tipo assim, o que nova atitude? Porque o que te o que faz a transformação é a ação. Então tá toda lá, a palavra ação é o que vai fazer toda a diferença. Do que é que você pegou desse conteúdo da Rico do Wallace? Eu amei estar contigo aqui, vou continuar contigo aqui, ó, até a hora que você cansar, Se você cansar, você para para mim que eu paro. Tá? A gente continua aqui, porque a gente precisa sim ter esse despertar de consciência e pessoas fazendo coisas diferentes e melhores. Faz sentido o que eu estou falando para você, Wallace? Faz sentido para eu esse, esse, é, convocar o pessoal de fazer isso daí para se provocar para pelo menos uma ação, para uma ativação? Claro, eu acho isso perfeito, né porque... É, as, hoje nós temos uma quantidade de informação é, disponível muito grande né? É, e tem muitas pérolas na, na internet Tem coisas maravilhosas As pessoas que estão realmente é, determinadas a um processo de transformação, de mudança Nós temos hoje um arsenal de, de, de conteúdos extraordinários É aquela coisa e, e quando você está também nessa vibração, as coisas chegam né? Como os livros, que às vezes saltam na nas estantes das nas livrarias, né, livros que a gente não sabe, de repente aparece um livro interessante, um conteúdo interessante. Então, é, no entanto, é, tem que ter cuidado para não ficar só ouvindo, ouvindo, ouvindo, ouvindo, ouvindo, ouvindo né, é, e sem que isso se transforme é, é, em movimento, né, então o, o, o, o movimento é essencial, e o movimento ele só vem com uma ação, né, é exatamente agir, né. É, é agir então eu acho muito bom isso que você tá falando eu eu reforço até as pessoas que estão nos assistindo aqui nós estamos iniciando o ano tá né? é, e e um ano onde nós já passamos talvez pelo ano mais complexo da nossa da para mim foi um dos anos mais é, digamos inusitados aí né? mais desafiadores de mais aprendizados que eu já tive né é um ano extraordinário para mim eu diria né foi, foi muitos desafios e muitos aprendizados né e eu acredito que maior, para a maioria das pessoas né? e para que para que a gente possa transformar todo estado né é, é, em evolução em sabedoria a gente precisa agir né a gente precisa... então sempre que você estiver assistindo uma live como essa ou, ou, ou lendo um livro ou ouvindo um outro conteúdo, né, que seja significativo para você, né, é muito importante que você se mova, você se mexa, né? Porque veja bem, né? É, é, se eu estou falando algo aqui que é da minha experiência e que você não, é, não, não, não, não conhece ainda essa realidade, então eu convido você a a ver se isso faz sentido, né? A mesma coisa que o Rohrendorf está bem falando aí. Então, vê se o que a gente está falando faz sentido. Né? E você só pode saber se isso faz sentido se você põe em prática, se você tiver ação, né se você se movimentar. Né? Se você se movimentar. Então, é muito importante. Né? É, realmente, esse ano foi, foi um ano extraordinário. Né? Então, você procurar olhar, olhar nessa perspectiva do extraordinário, que é o que está empurrando... Tá, tá, tá mexendo, né, tirando você da zona de conforto. Entendeu? Então, é, que é mas... uma palavra extraordinária. Só para a gente fazer um adendo disso aí, que você é um grande especialista aí. Aqui a gente estava vivendo no ordinário, a gente estava fazendo toda. Daí, quando acontece uma situação como essa, que é extraordinária, que ela é fora da ordem que a gente estava acostumado a viver, ele chama para consciência, né? por isso que a gente tem que ser extraordinário no sentido de saída daquela mecanismo daquela daquela frequência e sequência de uma mesma coisa que acaba sendo a mecânica, e a gente ganha consciência com isso. Então eu adorei essa intitular como o um ano extraordinário, porque realmente saiu da ordem, daquela rotina, daquele mais do mesmo, fez com que muita gente teve que trazer o senso de solidariedade, da empatia, da compaixão, isso que traz transformação na raça humana. A gente agora tem que entender que não é sobre mim ou sobre você, é sobre nós, né? A gente tem que fazer esse movimento é, extremamente importante para ajudar. Se eu tenho uma competência, você tem outra, vamos juntar e vamos fazer melhor. Então vai chegar uma. chegou né na verdade essa, esse momento e que as pessoas ganhem cada vez mais consciência. O sofrimento ele traz a evolução, não tem jeito. Então vamos evoluir junto. É, sem dúvida, né? E, e é, uma, é uma sacudida, né? O universo está nos dando uma, uma sacudida, né? Assim, dizer, olha, vocês estão precisando se movimentar, né? Sair, sair literalmente da zona do conforto. Então, eu, eu, eu cada vez mais tenho, tenho olhado né, para esse, esse contexto que você está vivendo, assim como um portal, né? Um portal que está se abrindo. Teve um determinado momento que a impressão que eu tinha é que as pessoas estavam com a mente muito embotadas, né? É, o sofrimento era muito grande, né? e a sensação que eu tenho, Raul é que a gente está é como se estivesse abrindo uma, uma brecha, sabe? tá, tá se abrindo um, um, um clarão no céu, é, tá abrindo um clarão no céu, né? tá abrindo um clarão no céu, né? e que todo eu todo todo isso. movimento que a gente tudo que a gente viveu, né? e que vai viver ainda, ele vai ser ele vai, nós estamos tendo uma grande oportunidade de, um, de uma grande expansão, né? Que é exatamente daquele buraquinho ali apertado, dentro daquela sala ali apertada. Está ganhando entendeu? um pouco mais de corpo. É um pouco mais de corpo, entendeu? Um pouco mais do corpo e a gente vai sentindo isso no nosso corpo, nos nossos próprios pensamentos, né? É como se um, um novo fluxo está nos, nos, nos, nos chamando. Até um momento de, de uma riqueza, assim... Né, em comum que a gente está vivendo Então eu convido todas as pessoas Para olharem para si próprias né, Dentro dessa perspectiva De olhar para o seu corpo Mente como um grande laboratório né? Ou seja, um, um, um laboratório precioso Um laboratório raro Um laboratório excepcional né, é, De forma que e que tem muita é, tecnologia é... aí né, dentro da gente Como você fala Eu gosto oh. do jeito que você fala Qual é a tecnologia que está aí dentro da gente À nossa disposição, né? Pô, é uma tecnologia muito avançada, né? Então assim, a gente começar a olhar para essa tecnologia que somos nós, é assim, uma coisa é algo muito precioso, é né? porque aí a gente começa né? Se a gente começa a olhar para essa para essa tecnologia, para essa preciosidade, né? Nós começamos a reconhecer a nossa própria grandeza. E sair desse campo da pequenez desse medo dessa coisa dessa né, dessa dependência de medicamentos entendeu e confiar mais nessa inteligência que nós já nós já herdamos isso, né? já herdamos isso da criação já recebemos toda essa né? recebemos todo esse esse arsenal né? um arsenal extraordinário o que que fez então, acho que essa, A... essa, Do... essa, reconhecer essa não, fique à vontade, conclui que eu vou fazer uma, uma, duas perguntinhas. Pode... Na verdade, é o seguinte, o que eu queria saber é o seguinte, o que nos fez esquecer do potencial que a gente tem? Vai fazer outra ou eu respondo já essa? Pergunta, Daí tipo assim, o, o que nos fez a gente perder esse potencial que a gente tem, que é uma inteligência infinita, que está mesmo à nossa disposição, e Aí como, daí como ativar essa nova consciência é o que a gente já está falando desde o começo dessa live, o que a gente vem falando há bons tempos. Mas eu queria saber o seguinte, por que... É, por que não? O que nos fez apagar essa consciência, se a gente era tão tecnológico, o que, que tem é, a ver com a nossa evolução isso? Olha... É, é... Nós, nós passamos né quando a gente olha por, por esse contexto evolutivo né eu conversando com esse o Harolddo o, o é, ele, ele ele fala que nos últimos 200 anos essa conjunção que aconteceu agora ela sempre aconteceu em signos de ar né então nós nós vemos de uma em perdão em signos de terra né ou seja é a materialidade então nós vivemos nos últimos anos né? É um, um, um, um mergulho na materialidade. Então nós tivemos o um materialismo científico, nós tivemos o um materialismo dialético, né? E a humanidade, ela, ela, ela basicamente o homem, né? ele se distanciou, ele se distancia da natureza, né? E ele esquece de que a natureza é a fonte da sabedoria. Né? Então ele se distancia e ele quer exercer o domínio tecnológico da natureza mudando as regras, né? Ou seja, ao invés de, de se submeter com humildade a todo o processo de sabedoria, né, que foi construído através de bilhões de anos até chegar até nós, o homem entrou e, e, e quis bagunçar essa história, né? Então nós simplesmente é por ignorância, né, por se arvorar além do, da, do de toda essa inteligência, né, é que se construiu nós é, entramos no processo de desconstrução, de distanciamento né, desse processo. E, e nesse distanciamento nós apontamos os nossos faróis para fora. Né? Então veja que nós estamos, é, nós já fomos para a Lua, né? nós estamos aí preparando missões para Marte, é, tem sondas espaciais vasculhando o universo, é, é, é, telescópios é, indo para os confins do universo Ou seja, nós nós estamos no, nós evoluímos muito tecno, na tecnologia do mundo exterior né? Na tecnologia do mundo exterior E aí, né? agora, nos últimos 30, 40 anos né? Com com, é, com essa com esse boom do autoconhecimento né? é, é, Trazido pela perspectiva da física moderna Que na verdade começa lá no início do século passado que começou a impactar, porque os físicos modernos, né, o Niels Bohr, o Max Planck, o Heisenberg, né, o próprio Einstein, se você vai ver o, o, o final da vida, o David Bohm dessas pessoas, eles eram pessoas altamente espiritualizadas. Você, você pega textos passagens desses grandes físicos quânticos e você não sabe dizer se é um mestre espiritual que está falando ou é um cientista, entendeu? Eles chegaram praticamente às mesmas conclusões. Então, aí começou a haver uma virada da ciência materialista que predominou até, é muito fortemente, até o, o, o, o final do século XIX e entrou pelo século XX adentro, né? Foi um dos séculos mais sanguinários, de mais agressividade da... Nós estamos, nós, estamos pela primeira vez, né? nós estamos, pela primeira vez, sem a ameaça de uma guerra nuclear. Está havendo toda essa confusão, mas até há pouco tempo atrás nós vivíamos sob a ameaça de uma guerra nuclear, de uma terceira guerra mundial que ia destruir o planeta como um todo. Né? Então, algumas coisas estão, estão se modificando nesse sentido. E com esse conhecimento trazido pela, pela física moderna, pela neurociência, a epigenética, pela tecnologia positiva, Psiconeuroimunologia, o conhecimento da tecnologia é, avançada da floresta, o conhecimento da inteligência dos micróbios que nos habitam, porque na verdade nós somos quase que hospedeiro dos micróbios, né? porque nós só somos 10% das células do nosso corpo. Né? Os micróbios, na verdade, a inteligência do corpo tem a ver com a, com a, com a estratégia dos micróbios, que são os grandes, é, é, é, digamos assim, estruturadores da vida na Terra, são os micróbios. Então nós estamos começando a, a, a compreender a história tá? e, e se voltar para esse mundo interior, que é o que os grandes mestres vêm falando há milhares de anos atrás, né? porque é, você vai ver lá Jesus vai para o deserto, o Buda vai ficar lá meditando debaixo de uma árvore, né? ou seja, eles, eles chega um momento que eles ficam em silêncio, né? tem um momento que eles ficam em silêncio, né? então eles... Ele começa, ele tanto procurar, né, de tanto procurar, de tanto procurar, de tanto procurar, de tanto procurar, é momento que ele diz, não, é, é dentro, né? Então nós estamos... Tem uma frase, eu gosto bastante de uma frase do Laí Ribeiro, né? Que é exatamente isso tudo que você está falando, nesse universo que você falou dos micróbios e tudo mais, é um universo invisível para gente. É, e tem uma parte do Lair Ribeiro que ele fala assim, aquele que pode ver o invisível pode fazer o impossível acontecer. Então o invisível ele é, são as frequências, o invisível é o ar, o invisível são os micróbios, o invisível... Então a gente tá aqui, tem... Entre eu e você, a gente enxerga... O, o homem é um, um ser cego, né? Ele enxerga só 5% do que tem de toda a disponibilidade de conteúdo que está entre nós, só enxerga 5%. Eu ouve... Muito, muito poucas frequências perto de outros animais. Então a gente tem que ganhar realmente essa capacidade de, de expandir a nossa percepção, de expandir perceber e valorizar o invisível. Né? Porque você está falando aí, são de coisas totalmente invisíveis, né? Que teórica, ah. mas existem. Então quando a gente ganha essa sensibilidade que a gente pode, quem poder ver o invisível ele faz o impossível acontecer, é justamente transformação como você que há 30 anos não toma remédio e tem aquele episódio até que eu gostaria que você falasse um pouco, quando os seus pais é, em questão de dois meses faleceram e aí você teve uma crise. E a, é, nesse momento você teve lá uma percepção, você se não tivesse desper... ia tomar remédio, ia tomar cortisol, o caramba, aquela coisa toda, e você é, acolheu o luto, viveu a dor e gerenciou isso de uma maneira inteligente, né? você escolheu isso e, e isso passou. É, eu gostaria de até saber um pouquinho mais dessa, dessa inteligência que você adquiriu, dessa habilidade, dessa maturidade, para eu poder aplicar até na minha vida, porque eu não tenho essa competência, mas eu tô ganhando ela cada dia mais, um pouquinho, né? Vamos, vamos ver se dá para eu falar aqui, porque eu, eu, eu, eu, eu tô com o celular descarregando e como eu tô aqui no meio do mato, praticamente, né? Ah, não, então é, é bom. Nessa... Fala só isso e dá suas considerações finais, porque, ó, já 11... Nossa, 11 da manhã, né? 11 da noite, eu nem tinha visto. Mas, que voou tanto. Agora que eu vi. Tem uma tomada aqui que eu tentei ontem conectar com ela, mas já vi que não tá funcionando. Mas aqui é o lugar que tem a melhor, é o melhor sinal. Então, É falando... É. Então, essa experiência dos meus pais foram realmente uma experiência de um, de um grande aprendizado, né? É, primeiro que eu tive um contato, nessa época eu estava... É, mergulhando no estudo do budismo tibetano com o lama Padma Santen, né, que é um é um físico quântico, né, que se transformou lama é, do budismo tibetano e ele trouxe um grande mestre que na verdade morou em três coroas tem um grande templo lá em três coroa, né, que é o Sogyal Rinpoche e é um era é um grande mestre iluminado lá do Tibete e eu tive a oportunidade de fazer é, é, dois cursos com com com com Sogyal Rinpoche e um dos cursos que eu fiz com ele era exatamente sobre a morte, né? sobre essa coisa da transição né? para uma outra para uma outra dimensão. Então, assim, parece que eu estava me preparando para viver o que eu vivi com a morte dos meus pais, né? Então, não demorou muito tempo, o, o, depois que eu fiz esse curso com ele, o meu pai veio a falecer, veio para Recife, né, e, e no exame de cateterismo, ele passou mal e me chamaram e ele ficou lá tossindo, tossindo, até que ele veio a falecer 40 minutos depois, né, e naquele momento, né, naquele momento eu já exercitei aquele aprendizado que eu tive com o Sogui Potir. eu lembro que eu botei a mão na cabeça do meu pai, né, é, e foi um, foi assim, algo, digamos, emocionalmente um teste para mim muito difícil, porque eu tive que levar ele para minha cidade, né, Serra Talhada, 400 quilômetros, 418 quilômetros de Recife, né? E eu numa marcha fúnebre, com minhas irmãs chorando, e eu dentro do carro, né? E, e nós seguindo, né? Seguindo aquele cortejo, né? Então, assim, foi uma, foi uma das viagens, digamos assim, é, mais impactantes que eu já fiz, né? Você levar o seu próprio pai 400 quilômetros, né? para ser enterrado, né? É, e aí, dois, dois meses depois minha mãe veio a falecer também. E aí eu volto dois meses para enterrar minha mãe também, né? Então foi realmente algo, assim, muito desafiador para mim. Na época eu fazia parte de uma sociedade de educação, que eu é, fui escolhido como presidente, né? É, e quando... É, da morte da minha mãe, foi foi um impacto muito grande. Toda a minha base afetiva desabou em dois meses, né? É, e eu entrei num processo de estresse grande, né? Eu me lembro que eu tava certa vez, com minha filha mais velha, na Marta, é, e eu nessa angústia, né? É, eu tive uma crise alérgica. Eu tive uma crise alérgica é, e meu rosto ficou todo pintado, sabe? Eu comecei a espirrar, uma coisa. E eu sei que minha filha olhou para mim, e eu só que eu não, não estava me vendo, né? Ela que tava me vendo. Ela disse, mas pai... Vou... Ela se assustou. Ela se assustou. Você tem que ir para o médico, você tem que ir para o hospital. Eu digo, por que, meu filho? Não, você está com... tá todo manchado. <risos> e aí eu fui no, no, no banheiro, eu me olhei no espelho. Eu digo, ah, bom, não, não, não vou para médico nenhum, não, né? Eu não vou para médico, que eu sei resolver isso aqui. E aí foi quando eu percebi que eu estava num estado interior, que eu estava precisando de, de repouso, eu estava precisando de ficar comigo, eu estava precisando de, de me cuidar. O quando fala e viver aquele luto, né? Eu digo não, minha filha, eu não precisa ir para o hospital, não precisa, não você precisa tomar, eu não preciso tomar remédios, tomar nada, né? Isso aqui eu vou conversar com o meu corpo, eu vou eu vou, eu vou, eu vou, resolver isso aqui rápido, eu vou, eu vou resolver, mas eu estou precisando tomar uma decisão. E foi aí nesse momento que eu cheguei para os meus sócios e digo gente, é o seguinte, eu tive um, eu passei por um processo de perdas muito grandes e eu tô, eu, meu corpo está pedindo para eu parar, eu preciso parar, eu preciso vivenciar isso que eu estou vivendo, né? Então o pessoal foi compreensivo. E eu fiquei um mês, né? Eu tirei férias ali de um mês e fiz esse mergulho interior. Mas em nenhum momento eu tomei qualquer comprimido. Eu fui em alguma farmácia, eu fui em algum médico, entendeu? Realmente, é, é, a, a, nesse, nesse momento eu já estava nesse treinamento, né? De perceber Consciente. que era... É, eu estava vivendo um choque, né? Eu estava vivendo uma situação que fazia parte você perder pai e mãe em dois meses, né? É, dentro daquela circunstância ter levado meu pai também, é, e aí eu utilizei todo aquele aquele aquele conhecimento que eu tive lá com o Sugi ao Repoche também, né? mergulhei ainda mais no autoconhecimento, na meditação, na respiração. Foi e procurei... dádiva vai uma oportunidade? É, eu exatamente eu vi como uma oportunidade, né eu exatamente eu vi que eu estava diante de uma oportunidade e que era uma oportunidade de eu testar as minhas próprias habilidades que eu estava investindo já é, algum tempo, que era exatamente não tomar mais medicamentos, num momento como esse, né? É, e ali eu vi o olhar de de, de, de, de, é, de preocupação da minha filha, achando que eu estava com algum problema, sério. Eu digo, não, isso está é, é, é, aqui, ó está na minha cabeça. Então, se está aqui, eu resolvo. Eu, eu, vou, eu vou acomodar isso dentro de mim, né? Eu vou encontrar é, a, as soluções dentro de mim. Então, para mim, foi realmente que... algo... Foi um desafio, né, que eu considero, assim, de um aprendizado ímpar, né, e sempre... Você que recebeu tem... a faixa preta aí, né? Oi? Você recebeu a né? faixa preta, né, do, do, é. da, da autogestão é. nesse momento aí. De autogestão, então eu tive uma experiência de autogestão, e aí sempre que tem pessoas, né, que estão passando por perdas, eu, muitas vezes, eu, eu, eu compartilho com elas dessa minha própria experiência, né, é, e, e, e, e assim E tenho buscado fazendo da minha vida todo, Todos os momentos depois que eu passei Por alguma situação de adoecimento né, De, de alguma situação De desafio Eu sempre procurei trazer essa experiência entendeu? A autogestão E de dizer, eu resolvo né? Se eu, né? se eu estou vivendo Essa situação é porque eu tenho condições De resolver Então assim, de trazer essa coisa da autoconfiança Trazer essa responsabilidade e claro procurar fazer o melhor por mim também, aí entra essa, essa questão da respiração, é, da meditação, da, da alimentação, entendeu? Então, assim, ou seja, procurar entregar o melhor que eu posso entregar para mim mesmo, né, é, porque aí num, num nível mais profundo eu sei que as soluções... Elas estão dentro de mim também. Então, isso é uma, é uma dica que eu dou para todas as pessoas. A gente, é, é, é algo que a gente, quando a gente traz. A, é é autorresponsabilidade total, entendeu? Assim, é não abrir mão da sua. Não abrir mão de nenhum 0,0001%. Não, é sem... sem mimimi. É, sem mimimi, sem, sem vitimização. Não, isso, isso, isso eu resolvo, né? Isso aqui, eu, eu é, se, se, se isso está chegando até mim, é algo que eu tenho condições de. Como. Mas como é que você vai resolver? Sei lá, não sei, mas vai, a solução vai aparecer. Né? E a solução, de fato, ela sempre aparece. Então, isso é uma mensagem que eu deixo aí para as pessoas que estejam nos assistindo, né? Ou seja, todas as situações, nós somos seres é, resilientes. Então, essa palavra resiliente que eu, como engenheiro, é, aprendi na engenharia, é algo que está sendo utilizado de maneira muito interessante do desenvolvimento pessoal. Então, também, isso tem, tem a ver com essa, com essa capacidade de adaptação de resiliência, entendeu? É, e, e, e, e entender que tudo vai passar, né? Ou seja, a, in, a impermanência, né, no budismo, uma das coisas que eu aprendi muito no budismo, essa coisa que na, a impermanência, na verdade, é o que permanece, né? Ou seja, a, a, o movimento é incessante, o movimento é incessante, ou seja, confiar que esse movimento, né, nós precisamos... É, é, é, e tem uma é, versão que... mais moderna do budismo, que é a teoria da incerteza, né? É, a teoria da incerteza, pois é, tem a ver também, né? Então, é, é essa confiança, né? É essa confiança que nós nascemos dotados de uma grande tecnologia, né? E num determinado momento, nós precisamos, é, é, a partir do momento que nós vamos for, nos fortalecendo no alto momento, nós, nós vamos jogando a responsabilidade também para essa tecnologia, dizendo, olha, eu sei que você sabe como fazer, é, eu, sei, eu, sei que, eu sei que a solução está aí. Está em algum lugar. Me, me mostra. E esse mostrar. soltar é o poderoso, né? Porque você. Isso é, isso é fé. Isso é fé. É soltar e confiar. Uhum. É, soltar e, e confiar. E deixar. Nossa, eu... eu só tenho que te falar uma coisa. Muito obrigado. Muito obrigado por esses, essas. Foram horas aqui juntos, né? Então, uma satisfação enorme. Eu tenho a convicção que eu vou lhe encontrar pessoalmente. Vou te dar um grande abraço, agradecer esse momento e construir com você uh, uma história digna de transformar o Brasil, porque Brasil, mundo, seja lá onde for, porque o Brasil está. A, a humanidade está precisando desse tipo de conhecimento. A humanidade está precisando desse refúgio, está precisando se reumanizar. Então conta comigo nessa jornada. Tá bom? Vai ser um prazer enorme poder é, fazer parte desse rol seleto aí de pessoas que usufruem do teu conhecimento. Eu sou uma pessoa que ama o desenvolvimento humano, também estou à disposição para entrar nesse campo e ajudar o máximo de pessoas possíveis. E eu gostaria que você fizesse suas considerações finais e se eu fosse descansar, porque a gente já está aqui bastante tempo, a live vai ficar gravada, para as pessoas assistirem em um outro momento, com conforto, com claro. tranquilidade. E é para a gente também, porque eu já abusei claro. da tua boa vontade. Claro, vamos lá. Bom, para mim foi um prazer estar aqui com você, né? parabéns aí também pelo seu trabalho. Para mim é, é sempre uma alegria encontrar pessoas, conhecer pessoas novas e, e, e certamente será um prazer encontrar é, você pessoalmente, trocarmos um, um generoso abraço, né? É, e aí o que eu o que eu diria para as pessoas, além de, de, de, de, é, das informações que eu já trouxe aqui, né? É que nós estamos num, num, num, num momento, né, onde há muita há muito desesperança, né? Há muita desesperança é, do, do modelo que nós fomos criados, os médicos muitas vezes despreparados, né porque tem que ser treinado para ser, ser semeadores de esperança. E muitas vezes pelo pelo despreparo com, com que eles foram é, educados voltado para a doença, né? Eles não sabem semear a esperança. É, e aí nós criamos também uma cultura de desesperança, né? Então nós muitas vezes as pessoas elas é, é, muitas vezes elas são elas mesmas, né, nós somos muitas vezes deseducados na, é, é, a não ter esperança E nós terminamos tirando a nossa própria esperança Então uma coisa que eu costumo dizer é que não deixe ninguém né, é, invadir o seu espaço não, não, não se permita deixar invadir o seu espaço é, De forma que alguém tira a sua esperança né? Mas sobretudo né? Mas, sobretudo, seja vigilante com você mesmo né? Com você mesmo Porque, muitas vezes, nós somos os nossos maiores algozes Nós somos os nossos maiores inimigos Então, não deixe que você mesmo tire a sua esperança né? Confie, né? que você, é, como eu falei aqui mais de uma vez Nós somos dotados de uma, de uma tecnologia é, extraordinária E os processos, a vida é isso mesmo, ó é, são, são processos de altos e baixos, né? E, e aproveita os picos que você esteja bem, os picos que você esteja fortalecido para que você é, se fortaleça cada vez mais, né? Para que nos momentos, é, é, digamos, de de, é, de alguma dificuldade, né? De, de algum desafio, você possa se ancorar nessa esperança e dizer, isso vai passar, porque tudo de fato passa, né? Tudo de fato passa... E, e, e, assim, e o mais importante é, é, é que, que, ao passar, você possa é, colher sabedoria, né? possa tirar o aprendizado desses momentos. Eu acho que a gente está exatamente... A vida é isso. É, é, é esse movimento incessante, onde é, nós vamos viver situações de tristeza, situações de alegria, picos de felicidade, picos de tristeza. Isso faz parte da vida. É, é normal. É a Tudo vida... a dádiva e a oportunidade é tudo é dádiva e oportunidade, perfeito então eu adorei também essa, essa sua frase aí, esse seu, essa sua tatuagem também, fica aí como uma, como uma dica para as pessoas, é tudo é dádiva e oportunidade, então olhar, olhar isso e, e se vestir, né, eu costumo dizer, se vista de amor, né, se vista de amor que é um, é um escudo protetor extraordinário, né é, que nos permite é, olhar para a realidade né? com, com, com esse olhar de aprendiz, né? Então também vamos vamos trazer essa criança, né? essa capacidade de, de investigação, Curiosa. essa curiosidade. Eu acho que tudo isso faz muita diferença. Então uma boa noite para todos vocês, um grande abraço. É um prazer. Estar... Faz um sorriso aí, deixa eu tirar um print dessa live aqui. Aí boa. Eu quero agradecer e lembra da, da ação. Vamos ativar. O movimento, quem fizer o print dessa live, colocar uma ação que vai fazer do que tirou de bom dessas informações que o Ola se compartilhou, aciona. É aí que está a transformação. Então, galera, muito obrigado. Um beijo no teu coração, Wallace. Foi uma honra enorme. Desculpa, cortou para mim agora. É, disse para as pessoas: tira um print e, e, e nos marca que nós, nós reproduzimos. Nós, nós reproduzimos a, a, Vai compartilhar. A, a, o print. Isso, perfeito. A gente Beijo. Grande abraço. Valeu, Muito galera. Bom. Valeu. Tchau, tchau.